E a multidão fica, pá, em pânico, e ele do microfone começa a dizer não tem perigo, não tem perigo, é apenas fumaça, é apenas fumaça. O e isso povo ficou, é O povo é sereno. Não podemos ter KPIs porque o jornalismo não existe para dar lucro. Um, ao contrário do... Bem, eu não estou com isto a dizer que não existe jornalismo que está direcionado para dar lucro, uhum. não é? Porque na verdade acho que esse é um dos problemas. Quando dizes que o jornalismo é isento, nunca vais sentir necessidade de o contrariar. E por isso é que acho que é bem importante dizeres: não, o jornalismo quase nunca é isento, é se calhar é impossível ser isento, então tens que ter estes balanços. É o sensacionalismo. Essa parte ninguém. Essa parte está no código de ontológico. Tu não deves exacerbar sensações. Então, aquela é o jornalismo neste momento. Ah, não, era este, um de de sim, sim. Tu vês o telejornalista e começaste a ter este sentido crítico. Isto não quer dizer que tu não des notícias sobre a guerra. Tu deves notar. Era o que mais faltava. Eu devo dizer que rejubilo, por termos dado este rol, está <risos> a comunicação social tradicional, nem tive que fazer nada, só passar uma não. bolinha. Tanto... Nada contra, porque são, <risos> são muito importantes. Era o que a Maria estava a dizer. É exatamente por gostarmos. Exatamente. Que, epá, ah, por é, é o que eu digo, é por é, aquilo é importante. Não é? Eu, por acaso, não partilho esta opinião, mas muitas das vezes um, perde-se a credibilidade numa coisa, Sim. com merdas que não, faz, se, que não fazem, que, que não, e nada muda a história, Sim. mas Sim. Que muita gente pode Sim. ficar tipo, ah, mentiu nisto, se calhar está me enganou, não é mentiu. E isto foi o momento que mais nervoso teve na vida, em que há um segurança privada que eles já tinham ouvido umas histórias que seria violento e tal, e que tenham umas informações para eles, e que, mas que exigia que eles fossem a ah, uma garagem deles, dele. E também acho que é isso que faz com que as pessoas valorizem estas coisas, de documentário, ou próximas do documentário que é, tu teres o contexto e se calhar numa peça mais rápida nós só íamos conseguir contar a parte da violência e a outra parte, de, porque é menos grave, porque é mais difícil de contar tem mais nuance, e muitas vezes no jornalismo mais rápido, a nuance perde totalmente, engraçado faz um... parte é <risos> <risos> nós também demorámos, a que não uma coisa completamente bizarra, não é? Uhum. Uh, a quantidade de pessoas que entrevistamos que, disse, que nos disseram: Eu nunca conheci ninguém com a minha doença. Uh, isso aconteceu várias vezes com pessoas com doença bipolar, mas também aconteceu com algumas pessoas com depressão. Quer dizer, é uma doença mesmo muito comum a mim há uma pessoa em particular que me marcou exatamente porque desmancha-te toda a ideia que tu possas ter de uma pessoa que seja uma pessoa esquizofrénica que ainda tem alucinações verbais uh, alucinações auditivas e visuais às vezes ah. estou a ouvir uma pessoa a falar de ideação suicida que se queria matar e estou preocupado que o S dela saiu muito quer <risos> dizer é, é ridículo entrar tipo na minha cabeça é o <risos> tipo né? do jornalismo uh, opa, eu adoro Zimmer eu acho Sim. que o João vai isolar <risos> este trecho incrível. e pôr é porque há muito esta frase sobre o suicídio, que é o suicídio é uma escolha, mas não é uma escolha livre. É, uh, é porque a maior parte das pessoas são pessoas e a esmagadora maioria das pessoas são pessoas profundamente doentes, umas saudadas pelo pelo sofrimento, uh, e outras saudadas pela psicose. Eu sou tipo bronco. Que é a mesma definição certa. Sou bronco, tipo, eu não sei ler o, eu não sei ler as... Não, é verdade, eu não sei ler a sala. Eu não sei ler uma sala. E para mim tipo, tá tudo disposto. <risos> Não interessa como começa, é desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, chegará a muito lado. Porque desta vez tenho à minha direita... Bernardo Afonso? <risos> e à direita do Bernardo. A Margarida Vitor Cardoso. Que são membros do projeto Fumaça. Desta vez... Eu, eu não mesmo... importo. estou a apresentar quem importa aqui. Ah, sim, lá está. E não foi uma pergunta reta. Foi uma pergunta reta. As pessoas já sabem que aqui estás. Ah, pessoas já tá tá sabem que aqui está E sabem também que eu agora vou pedir like e subscrição. Mas, peço que, agora que entraram em 2023, considerem apoiar financeiramente o Fumaça. Peço. Sugiro, no fundo que acho que é porventura um bocadinho mais importante do que nos apoiarem a nós. Porque eles pagam salários, tentam fazer um trabalho bem feito e não se juntam aqui na amena na convivência. Se também desejarem, podem subscrever o nosso Patreon para terem algum conteúdo adicional todas as semanas. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues. Ao fundo, com ar indignado... <risos> Castro! A da câmara, o verso, que não tem microfones. Quer dizer alguma coisa? Não, não, não. Ah, pronto. Não, não, não. Posso, posso então? Podes, podes, podes. De certeza? Estamos escuros? Estamos. Tá. Eu, que, eu quero começar por vos interpelar relativamente a um conceito jornalístico que, é, quanto a mim, muito vago. E, como creio que sabem, eu tenho fama de não gostar de jornalistas. <risos> que é o valor de notícia. A maneira como se decide o que é uh, divulgado, com que intensidade é, privacidade, etc. É assim uma pergunta muito geral. Se vocês tiverem alguma, alguma ideia sobre como se distingue a vossa visão do que poderá ser o valor notícia no jornalismo de investigação independente uhum. e no jornalismo diário do ciclo de 24 horas, ou por vezes mais, gostava de ouvir. <risos> então. Já começamos por esta pergunta super de Teoria da Comunicação Social, na <risos> qual eu devo ter tirado uma péssima nota. Um, acho que foi muitas foram havendo muitas teorias e acho que há uma, sempre uma ideia de a novidade é notícia, o que é estranho é notícia, o inesperado, um bocado aquela lógica de não é notícia uh, se um uh, cão morde um homem, mas o homem morde o cão. Um, uhum. E acho que essas, essas ideias foram-se esfumando um bocadinho ao longo do tempo e principalmente quando chegamos ao momento de imediatismo e de notícias online, porque senão tu tinhas os sites ainda mais suburbados de notícias porque tudo mais ou menos cabe dentro desta, desta, desta ideia. Então acho que o valor notícia vem um bocado da ideia de uh, conjugação entre interesse público e interesse do público. Acho que a maior parte das vezes o interesse do público tende a ganhar, que é aquilo que os jornalistas acham que as pessoas querem saber, uhum. que para mim é uma ideia muito difícil de concretizar, porque eu faço a mínima ideia do que é que as pessoas querem saber, não sei quem é que sabe o que é que as pessoas querem saber, e depois essa ideia do interesse público que é. Por muito que tu aches que um assunto é profundamente desinteressante, com alguma coisa que tenha a ver com o IVA, ou alguma coisa muito técnica, mas que tu tens a noção, um, por uma série de critérios uh, de importância do conhecimento, de importância da informação, tu sabes, esta notícia tem que ser dada. Por muito que isto vá ter quatro cliques no nosso site, esta uhum. notícia tem que ser dada. Esta... Okay. Pronto. Um, eu acho que vem para essas duas conjugações Eu acho que muitas vezes Olhando principalmente nos telejornais Eu sou que sou muito crítica de, da televisão Isto não, não vai bem Por estes critérios, acho eu De interesse público e de interesse do público Ou vai por um interesse do público muito lato Que é cabe tudo mais ou menos dentro dessa ideia do, Ah, porque as pessoas querem saber Então dá montes de notícias sobre crime Que não são representativas do, do cenário sobre crime em Portugal Mas porque há esta ideia de que as pessoas querem saber ou inundas, ou inundas é. quatro semanas de noticiário com, com peças inundações. sobre o Ronaldo. Exato, sim. sim. Ou sobre tanto que é que o público a tem... Um, foi, há uma tendência, um Eu acho que existe uma tendência e que não dá, acho Eu percebo que estou a dizer, mas acho que não é muito difícil de se perceber qual é, qual é a tendência de, de... Ou seja, notícias que vão ser consumidas uh -huh. e as notícias que não vão ser consumidas. Sim. Uh -huh. Só que eu acho que vai... Ou seja, ao mesmo tempo que tu tens notícias que vão ser muito consumidas, por exemplo, crime, são super consumidas, ao mesmo tempo tens, quando vais falar com pessoas que deixaram de ver televisão, por exemplo, deixaram de acompanhar notícias. Às vezes é por causa disso que elas deixaram de acompanhar notícias. Por exemplo, hum. às vezes há aqui uma dualidade de estás a dar a umas pessoas aquilo que elas querem e que tu achas que a maior parte das pessoas querem e depois estão outras pessoas a dizer eu não vejo televisão. Mas também estás a construir que é o que elas querem. Exatamente, sim. Não, mas imagina, acho sentido. que muita gente pode, pode não estar. A, a, cada vez mais pessoas podem não ver televisão, hum. mas. Hoje em dia também, o, pá, os, os sites de notícia, tipo RTP, sim. etc, etc, usam muito a internet para sim, sim, as sim. pessoas clicam, entram, publicidade, tu dinheiro com isso. Se, eu não sei, não faço ideia, mas se tu fores ver as notícias mais clicadas, acho uhum. que após cá existe um, um gráfico uhum. e os sites os têm isso. Sites, <coughs> claro. Se calhar todas são muito iguais, estás a ver? Não existe, olha, isto a notícia foi pesquisada, muitas pessoas estiveram a clicar nisto, existe Ronaldo, tragédias, sim. estás a ver? Não, acho que não... não existe. Mas... existe, existem notícias e temas são muito mais clicados do que ah, outros é isso é, totalmente, as partidas É isso, e, eu... e é por isso que vezes... quando tu tens um, um, um ou seja, quando vocês existem e, e como vocês existem várias pessoas que querem começar a, a noticiar querem olhar para o jornalismo de outra forma uhum. estás aberto também, é de louvar mas é muito remar contra a corrente no sentido de é difícil tu chegares a, uhum. a... E Isso vem contra vem mesmo contra a lógica editorial porque... Eu nunca trabalhei numa grande redação, mas sei que existem grandes redações que têm na redação um, um ecrã onde tu em tempo real podes acompanhar uh, tá lá as partilhas, quantas partilhas é que têm, os livros e, portanto, automaticamente crias dentro da própria redação... Um vício. Um, e uma competição, não é? É na Fuiu aquela Se vocês trabalharem num sítio onde tem um ecrã que, que tem ali quase uma espécie de... Está implicitamente a dizer que é uma recompensa, que é bom, okay. não é? Tem mais partilhas, é bom. Que uh, tu começas a trabalhar para aquilo, ou muita gente começa a trabalhar para aquilo, e depois isto é um ciclo que se autoalimenta, sim. não é? Claro, eu estou a pensar, isto, estamos, aí, estamos aí tudo à, à indústria, ao corporate media, à ah, é? indústria uhum. da comunicação social, que é corporate, e portanto tem que haver KPIs, tem que haver métricas de performance. Sim. Será que os jornalistas já terão assumidos ou escondidos KPIs relativamente às partilhas, okay. aos likes, uh, Key Performance Indicators, hum. tipo a avaliação, okay, é, normalmente sim. no final do ano ou de um ciclo qualquer que seja de avaliação? não sei, mas eu, a primeira coisa que eu, me faz logo alguma confusão é eu não tenho a certeza que o jornalismo possa ter KPIs só que possa ser equiparado a uma startup, por exemplo. Eu concordo. Uh, mas... O Fumaça não pode ter, uh, que é o sítio onde nós trabalhamos, que é um pequeno órgão de comunicação social uhum. uh, que está em crescimento e, portanto... E que não faz uhum. notícias, acho que essa... E, e que, que não faz portanto, notícias, é coisa, pronto, isso depois tem a ver mais setup. com a parte editorial da coisa, mas do ponto de vista de gestão, quase que poderíamos ser considerados uma startup. Uhum. ora isto não pode ser considerado assim, não podemos ter KPIs porque o jornalismo não existe para dar lucro um, ao contrário do, bem, eu não estou com isto a dizer que não existe jornalismo que está direcionado para dar lucro uhum. não é? porque na verdade acho que esse é um dos problemas a maior parte do jornalismo está direcionado para fazer lucro, o interesse das, do, dos desculpa, grandes... Desculpa. Força, força, não desculpa, desculpa, acaba. Na porque bom. tu tens empresas privadas e empresas públicas jornalismo. Exatamente. são coisas logo, devia uhum. ser distintas por si só, claro mas essa discussão é interessante, porque, por exemplo, quando houve, no, por exemplo, no caso das televisões, e nós podemos ver isso, basta ir fazer uma pesquisa na RTP Arquivos, eu sou um fã, um, vejam os noticiários de, por exemplo, quando houve as concessões de, das televisões privadas, porque até muito tempo só houve a RTP e a RTP2, uhum. isto no caso da televisão, e depois abrimos para televisões privadas. E as discussões da altura, que é uma discussão que hoje em dia para nós parece um bocado estranha, porque não conseguimos imaginar um mundo sem televisões privadas, obviamente evoluímos para isso e não faria sentido hoje em dia, digo eu, oh, era muito estranho imaginar o um mundo onde nós cortássemos com as televisões privadas mas houve um tempo em que não havia e, e se nós formos ver as discussões uh, da altura, é muito interessante porque uma das coisas que se discutia uh, quando nós avançamos 30 anos aconteceram, que é exatamente por exemplo o facto de teres a televisão pública de repente está numa lógica de mercado, uhum. é pública certo mas está a competir com privados e tens uma lógica de mercado, a RTP vive da publicidade, por exemplo é. não é portanto a RTP tem Dentro da sua função de serviço público, de dinheiro público, não é? E dinheiro público. E o orçamento do Estado, que é muito grande, mas tem que se Mas não, não existia isso. só com os teus impostos, RTP. Exatamente. Tens que vergar, mesmo que seja menos, tens que vergar uma lógica de mercado. E portanto, de repente, tens a RTP. Uh, epá, não quero estar a cascar nas telenovelas mas por exemplo, a fazer telenovelas e a pergunta que eu faço é, estão a fazer isto porque é de facto um produto cultural que vocês acham muito importante investir, se for, fantástico não tenho nada contra, quem se ouve para dizer que a telenovela é arte menor ou superior uhum. isso não, não me compete, mas parece muita vez que a RTP tem que ceder na tela, vela em outras coisas, sei lá, jogos de futebol, por exemplo. Sim, tem que ceder Mas, essa mas paralelamente, do também tem iniciativas uh, que são apenas pelo valor cultural em que há muitos hum, gente Certamente, e essa que é culturas, eu, Sem dúvida alguma. a discussão da RTP. Exatamente. Não é? exatamente. Exatamente. Exatamente. exatamente, exatamente. Não, não exatamente. estou a desmerecer a RTP. Mas é, é. por isso também tens RTP Notícias, por exemplo. Sim, e até a RTP2. A RTP Notícias. E tens RTP2. A RTP2, a lógica mercado, não existia, não é? RTP3, exato. Sim, sim. Mas dentro da conversa do que estávamos a dizer destas. Como é que isto se cria, não é? Uhum. Uh, tu estavas-me a dizer a lógica ainda do, dos KPIs, das empresas. E eu tenho algumas dúvidas que nós não estejamos a interpretar o jornalismo da maneira errada, porque o jornalismo, uh, repara, tu não, tu não tu não olhas para uh, a Justiça, ou não olhas para a Presidência da República, ou não olhas para o Governo, e tu não, não, tu não queres que aquelas pessoas em específico. Tu, quer dizer, não faz sentido falar em KPIs, faz sentido em falar em governação, em gestão. É uh, mas, mas... O jornalismo é um serviço público à democracia precisamente, mas quando ele é privado que, que é a gênese de tudo isto quando ele é privado, não te vão dizer assim tu disseste, ah, estamos a imaginar o jornalismo de uma maneira errada uhum. há muita gente que imagina o jornalismo da parte da gestão de uma grande empresa o jornalismo não é para dar lucro uhum. mas o jornalismo tem que ter lucro para que esta uhum. empresa sobreviva e para que o trabalho que nós fazemos que valorizam a partida, que possa, possa perdurar, perdurar e sobreviver. Ou oh, mais, eu acho que no caso de, das empresas de mídia portuguesas, lá pensando no caso da SONAI, é tanto, não dê assim tanto preju, prejuízo que não seja, porque aquilo é um projeto de investimento quase pessoal do, uhum. da família Belmer da Azevedo e é uma coisa quase de missão, mas é e é, não dá lucro, acho que, que eu saiba nenhuma empresa, que aposto, isso tem, tem que ter fact-check, eu acho que nenhuma empresa Portanto, na, a manutenção Portugal, de um público nabo pode ser alocada a... À... Responsabilidade social Exatamente. da Sonia, sem, dúvida. É, é, é, é sem dúvida. Do público, okay. neste caso, sim. Uh, é essa, essa a missão. Então, é não dê muito prejuízo. Uh, mas sobre, a, sobre as métricas, eu acho que há. Acho que há uma pressão dos cliques, há uma pressão de não só das partilhas, mas de um, Uh, de quantas pessoas é que estão ali dentro do, do artigo onde é que elas param de ler uh, essas coisas todas, né? às vezes tens uh, parágrafos muitíssimo curtos porque, porque X uh, coisa de SEO ou tens uns uhum. subtítulos perfeitamente dispensáveis no não é assim tão agradável ler aquilo mas é tem que ter ali uma série de métricas um, mas eu acho que uma coisa muito importante que é uma pressão grande e eu acho que quando tu vês determinados jornalistas dar um certo salto mediático fala-se mais oh. daquele jornalista ou... Aquele jornalista é valorizado, eu acho que tem sempre a ver com um grande furo. Uh, e às vezes são coisas brutais, uh, pensas no Pedro Coelho, pensas em determinados trabalhos, no Assalto ao Castelo, no trabalho sobre o Chega, e depois pensas em outros jornalistas, se tornaram conhecidos e são casos, estes casos do género, este caso da, da Alexandra Reis e dos 500 mil euros de... Hum, de indenização, uhum. e são casos que se tornaram uma bolha mediática dali durante umas semanas, que ao passado um tempo já ninguém liga muito, já ninguém tirou grande uhum. eleação política daquilo, que que este caso diz sobre o país, né? um, e eu acho que há muito isso, ou seja, e há muito uma tentativa, acho eu, nos últimos anos, há muita esta procura destes casos, marcam a agenda noticiosa durante uma semana ou duas, todos os jornais falam do mesmo, porque ao longo dos últimos anos isto tem sido muito estudado por malta da academia que estuda jornalismo, esta toda a gente está a dar as mesmas notícias toda a gente tem uma agenda mais ou menos igual tu vais ao site do público, do Expresso para ficar nos mesmos que são aqueles que eu gosto mais uhum. um, eles do diário de notícias e tu vês mais ou menos as mesmas notícias mesmo que o público tenha uma manchete diferente ao fim de uma hora o Expresso e o DN já foram picar para dar a mesma notícia tu tens uma homogeneização de, das notícias que são dadas um, e às vezes é não é assim tão diferente em teoria haver o mesmo assunto noticiado por várias perspectivas é, diferentes é, mas o problema aqui é Pegando aquela coisa, e, e ligando com isto, tu estavas a dizer do, do público e do privado. Uhum. Eu percebo que possa ser uma discussão ideológica muito à partida, mas vamos saltá-la. Vamos okay. admitir então que avançamos e vivemos numa sociedade onde existe público e privado e que temos que conciliar isto. Ok. Repara, da mesma maneira que existe na saúde, público e privado, tu no, isso não te valida que o privado possa fazer na medicina o que quiser. Tu tens que te submeter a fiscalização, a regras de conduta, ah. certo? Para o jornalismo existe a mesma coisa, público e privado, todos temos uma carteira profissional, portanto, tu para exerceres tens que ter uma carteira profissional de jornalista, existe ah. uma espécie de também dava pano para mangas discutir discutirmos é mais ou menos eficaz essa triagem Sim. mas existe de facto uma carteira profissional e mais importante do que tudo, existe um código deontológico, porque a carteira profissional ainda podemos estar aqui a discutir que há pessoas que não têm carteira profissional e fazem jornalismo Sim. a pergunta é, e o código deontológico para mim isso é o que define um bom jornalista, cumpre ou não o código deontológico eu, por acaso, esqueci-me da carteira, mas eu ando com o código <risos> deontológico na carteira porque são Está. 10 pontos, 10 pontos, 11, acho que são 10 ou 11 pontos que cabem numa folhinha pequenina Eu fico muito Não. contente que tenhas essa preocupação. Tenho, tenho por essa preocupação. E sabes que é engraçado porque se. E, tu queres, f... e queres que achas essa, que, essa, que essa lei por si, lei, essa sim, norma sim. por si, que. deveria conduzir, que, que, sim, sim. que é a seguida que conduzir. Mas é essa discussão diferente. é muito interessante é. Da, da autorregulação, ou se devia haver uma regulação. Ou tens uma entidade reguladora que, que, que, mas que, tens. que faça que faça um <risos> trabalho competente na supervisão tal e qual, e depois podemos dis discutir isso, mas ainda não, não me perdendo a ideia mesmo, desculpa. não, não, não, era só mesmo não me perdendo a ideia, que é um, se nós falarmos com qualquer pessoa sobre um, um, um leigo, uma pessoa que não esteja particularmente dentro do jornalismo, fossemos uhum. fôssemos ali à rua e perguntássemos, olha, desculpa é que, qual é a principal característica que acha que um jornalista deve ter? Epá, há uma alta probabilidade de uma percentagem muito elevada de pessoas de responder e isenção por exemplo, é? uh, uh, uh, e, e por exemplo, imparcialidade, uh, e é engraçado porque, por exemplo, a palavra... Bem, também é... das onde é que vais perguntar. Porque Estas palavras... Isso. Nem isso sabem que existe isso mas mas percebes o que eu quero dizer é, é, é, mesmo que seja já está a chamar te elitista. Não, provavelmente provavelmente não, mas mas é importante tu em certas zonas que é que eles vão dizer o que é que é o jornalismo não é? Mas se fores assim faz poderiam não usar coisa. esta palavra poderiam não usar esta palavra mas iam dizer ah eu quero uma pessoa se começássemos a falar um bocado com com com, com, com qualquer pessoa que coisas que elas chamem que conta as coisas como elas chamem que não diga, <risos> diga a que, que diga a verdade que não que não ponha a sua opinião por exemplo por exemplo esta é ideia de não pôr a sua opinião e nós temos uma visão completamente distorcida porque a gênese do jornalismo tem opinião, porque tem a assumir que tem opinião. É impossível um jornalista mudar a sua opinião. E podemos depois certo. estender o porquê é que isso é impossível, mas é impossível. Se tu só escolheres um tema, porquê é que estás a tratar aquele tema? É logo uma opinião. É, isso é, não é diferente de dar a opinião explícita, não é? Ou seja, está sempre lá o teu Exatamente, cunho, exatamente. É? Mas apesar de todas as pessoas têm esta ideia de que o jornalista é um ser que se consegue pôr assim no éter e não ter nenhuma opinião, ter uma visão neutra. Também tem neutra. juízes. Exatamente. Que o maior é óbvio que tem e tem que os assumir. Certo. Mas, por exemplo, ninguém, muito poucas pessoas te vão dizer uma coisa, que é o que eu acho que é, na verdade, o principal problema daquilo que estávamos a falar há bocado dos cliques, do privado, uhum. é, é o sensacionalismo. Essa parte ninguém essa parte está no código deontológico. Tu não deves exacerbar sensações. Então, cala o jornalismo. Neste momento. Uhum. Não, eram quatro sim, jornalistas sim, sim. Tu vês o telejornal e começas a ter este sentido crítico. Isto não quer dizer que tu não dês notícias sobre a guerra. Tu deves notar... Era o que mais faltava. Uhum. Obviamente que tens que falar da guerra. Mas tens que falar... Pá, aquela muito aquela ideia de notícias felizes. pá a maior parte das notícias não são felizes, porque a maior parte das notícias uh, mostram-te problemas. Para mim, o valor notícia. À partir de se te mostra um problema maior que o próprio caso tem valor notícia. Um, o que é que eu acho aqui nesta? Assim? Vou, te, vou te dar um exemplo muito claro. Tava a ver um teu telejornal. Se nós estamos a gravar, hoje é dia 29, certo? Ah, portanto, 28. 28. Nestes dias, dia de Natal, pós-Natal, portanto, logo a seguir ao dia de Natal e durante três ou quatro dias, quem acompanhou o telejornal sabe que houve um caso que deu vezes e vezes sem conta em Coimbra e o caso começou por ser dado da seguinte forma. Uh, pneus furados uh, em Coimbra e numa noite foram furados numa localidade sem, sem carros. 200 e tal pneus que foram furados, a notícia é dada toda assim é e tu ficas com uma de ideia olhos. de, epá, é o que é que se passa aqui? Porra? Sem, sem facadas num, num, em carros, okay. mas o que é que se passa? Que piada é esta? É, pá, no Natal e está então, muito estranho E isto, à partida, é exacerbar as sensações, porquê? Certo. Porque, desde o início da notícia, eles só te revelam no final aquilo que deviam ter dito ao início, que já que sabiam, que já sabiam uhum. e que invalidava que aquilo fosse uma notícia. Porquê? Aquilo, na verdade, era um, um, um homem que tinha, estava em precária. Uh, e soube-se depois, mas isso... primeiro sabia-se que era um homem conhecido da aldeia. Conhecido da aldeia, Conheci e toda a gente sabia que tinha sido detido, a polícia resolveu o caso. Claramente, é uma pessoa, é pá, não conheço o caso a fundo, não sei se tem problemas. Claro que sois problemas mas. Não nos interessa. Certo, a, pergunta, a pergunta é: que problema social é que isto revela? Pá, podes-me dizer, se calhar este caso em particular poderia ter valor de notícia por outras razões que eu não me estou a lembrar. A não. nível local? A nível local, ter. se calhar. Não, e também podia ter uma reflexão que nunca é tida sobre o sistema prisional. Por, por exemplo? Para mim era óbvio. Mas o o <risos> Aí é, mais para isso os telejornais Pá, é, percebes, porque mas sou, isso é um o jornalismo, é, é um jornalismo. A sei. notícia, esta parte dele veio de precária e estava a passar o um Natal com a família, saiu um dia depois, que é se calhar o um momento em que tu davas a notícia completa e não tinhas claro, dado na véspera. Claro. Mas isso também é uma coisa muito difícil muitas vezes de se fazer nas relações, que é ah, espera aí, vamos esperar um dia para ver o que acontece. Já tens aqui o texto, mas vamos esperar um dia. Isto é uma coisa muito difícil às vezes uhum. dos jornalistas pedir a um editor ou de um editor sequer se lembrar. E eu acho que, acho que o problema das chefias intermédias é sempre muito grande porque são as pessoas que têm. Uh, é como nos hospitais, são as pessoas que têm mais pressões, estas coisas dos números estão sempre sobre os editores, principalmente, acho eu. Um, sim. E é isso, assim, se dava uma reflexão sobre o sistema exemplo E depois andamos a falar, e depois pomos o microfone no popular, que acabou de ser popular, porque, porque, é, porque é a maneira como eles referem, com o popular, que acabou de ter o carro, e depois as do dia não natal. São não, mas as pessoas, as pessoas, as pessoas são dizem que é um bandido, é não sei o quê, e depois acaba a notícia, bandidos, seguimos para a próxima, não é? Mas esta ideia é acumulado. Este país portanto, está cada vez pior. Problema, <risos> que problema social é que há ali? Era o que estava a dizer. Quanto muito, se calhar merecia uma reflexão sobre o sistema prisional. Sobre, ok, isto é, é comum, assim. é comum pessoas serem precária num sistema que é reabilitativo. Uhum. Por exemplo, isso é interessante. O sistema prisional português é reabilitativo. Se aquela pessoa estava presa, se tem uma saída precária, que, portanto, é uma, quase uma, um teste que se faz não é para, aquela, para é. testar a liberdade e daquela pessoa, pessoa. Para dentro e atualmente. a pessoa <risos> com, não está reabilitada, é óbvio, podemos ter essa, essa conclusão. Então, se calhar, diz-nos alguma coisa sobre o sistema em que ela esteve inserida. Portanto, privámos oh, a dizer, liberdade é daquela um, Pode ser um caso as questões Exatamente, temos que colocar as questões. Exatamente, exatamente. exatamente. Que as questões. exatamente. Sim, sim. pode não ser nada, pode sim, ser sim. só é. bem, Tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta para vocês que é... <coughs> tu falaste bem que tens a televisão, as televisões privadas, né? tem um grupo, tem uma capital e tem alguém que manda. Estás a ver, tem um grupo de pessoas que mandam. Até que ponto é que... as notícias já estão por si só condicionadas a certo, certo alvo, estás a ver, ou seja tu vais ou vais pôr pessoas que não gostas com peças de notícia de pessoas que tu não gostas, estás a ver? e nunca vais tipo escrutinar tudo a 100% uhum. porque eu é que mando nisto, estás a ver? se eu mando nisto, toda a gente trabalha para mim está condicionada à minha àquilo que eu quero estás uhum. a ver? Uhum. e depois se tens quiser. a que teve os, os, os e tens os jornais privados, exato. Né? até uhum. que ponto é que num, as notícias são sempre muito condicionadas para aquilo só para aquilo, para não faço ideia uhum. Uhum. Eu acho, um, assim, quando é que vem aqueles indexes de liberdade de imprensa e da avaliação das, das, imp, das empresas de mídia, nós estamos sempre bastante bem. E lembro-me, assim, de algumas histórias de jornalistas que denunciaram pressões, mas são sempre coisas muito isoladas. Um, e e fala-se algumas vezes disso, porque há, há muitas vezes essa suspeita. Eu nunca vi nenhum caso concreto, nem nunca conheci ninguém que me dissesse o meu diretor obrigou-me a fazer isto porque ele não gosta do primeiro-ministro ou por outro por outro motivo. E, por exemplo, eu trabalhei no público e sei o ambiente que que se vive no público e sempre foi de bastante independência. Um, e yeah, é o principal motivo de orgulho dentro da relação do público é relativamente à, à administração da SONAI. Um, isso, noutros jornais não, não faço a mínima ideia como é que é, mas nunca, mas é um isso nunca veio cá para fora. se no público é porque sai noutros é não é um motivo de orgulho, estás a ver? Tu não uhum. pode ser um motivo, um motivo o teu motivo de orgulho, uh, é, porque ali tem a... outro, é porque no outro lado se calhar não existe isso, percebes? Pois, não, não sei. Só, tipo, a há há coisa também normal. muitas vezes esse, acho que há muitas vezes essa suspeita e é muitas vezes essa conversa. Uhum. Eu, eu acho, ou seja, seria uma surpresa bastante grande para mim vir a um grupo de jornalistas com, uh, de fazer essa denúncia. Uh, que também é uma coisa que muitas vezes falha no jornalismo, em relação a questões de precariedade e questões laborais, que é a falta de denúncia, por isso, pronto. Não, não exclui essa hipótese, mas iria-me surpreender bastante. Eu acho que o condicionamento da agenda vem muitas vezes de uh, embirações pessoais uh, dos próprios jornalistas, de, de dar relevo a determinados casos que, ou, ou por um lado são embirações pessoais de género, eu acho que esta pessoa não se pode safar disto, e eu acho que isso tem um peso. Uh, acho Quase que é inconsciente, que é. mas acho que tem um peso. Pro Procurador... Sim, eu acho que a justiça popular uh -huh. no jornalismo também é uma Exatamente. coisa que existe uh, e que tem peso nas coisas. Uh, Estou sempre a malhar na televisão porque eu sinto que, é, que eu sinto onde estas coisas são mais exacerbadas, mas coisas de uh, eu sentir no relato, por exemplo, quando sai a sentença do rapaz que um, do miúdo que, que organizou, eu tinha planeado atentar um, ah, um ataque terrorista na, na universidade. <risos> uh, eu sinto uma. Na, ao ler aquelas notícias, eu sinto uma raiva de um monte de jornalistas ao querer dizer esta sentença foi benévola, porque certo. ele foi libado de terrorista. e o É uma coisa que não tem marcado na minha cabeça. Tipo, foram ao campo, estava o avô a seixar sim. qualquer coisa e enfiaram-lhe uma câmera na boca tipo, e tentaram ali. O que é que eu o, sabia? Exato, é, né, Ir ao quarto e analisar psicólogos. Pois é uma coisa que me tira de sério porque durante, quando acontecem essas coisas todos os jornalistas são psicólogos. Todos os criminologistas são psicólogos. Eia, eia, eia, e, eu, e pá, eu, é daquelas coisas que eu gosto de ver que é pessoas, mas, mas é, é assustador porque eu, quando eu sei do que é que se está a falar, eu, eu tenho a cena de, de isto é estúpido. Quando eu não sei do que é que se está a falar, eu vou atrás sim. porque é um gajo teoricamente tem que me apresentar quando eles falaram do discord a dizer que aquilo era uma cena da dark web Sim. que tinha azul, o, um... <risos> não é verdade é, não é, atenção, eu rimo porque eu sei que é aquela discord, sabe o que é discord mas quem não sabe, que é, e agora eu penso assim isto eu sei, é estúpido o gajo é, é um ignorante é ignorante aquela pessoa que está ali a dizer aquilo agora, muitas coisas que se calhar passam para mim que eu sou o ignorante eu sou, eu, eu sou o crítica, ignorante claro. e vou atrás do ignorante também exatamente. Então, exatamente. Isso, é, isso para mim é que também é mais é perigoso no sentido em que eu, tudo o que eu sei pode ser uma força completa, estás a ver. e muitas obviamente não é não, é, não vamos entrar em teorias de conspiração. Não, mas mas, mas, mas cria-te esse desconforto, e para muitas pessoas isso é só motivo para vou deixar de acreditar e vou deixar de ver. Porque cria-te esse desconforto, e quando tu sabes dos assuntos, então acontece muitas, muitas vezes na área da saúde, né quando um enfermeiro, um médico sabe do assunto e vê o caso retratado, porque são sempre casos de deixou uma compressa dentro da de barriga da pessoa, ou fez não sei o quê e aquilo é retratado de uma forma que não é fiel, as pessoas criam uma desconfiança brutal. E depois quando vais a um hospital e queres falar com fontes ou queres falar com alguém, e há muitas vezes a expressão, eu nem sequer quero falar com um jornalista. Mas eu acho que o jornalismo tem uma coisa que é, <coughs> por exemplo, mesmo a nível, <coughs> a nível político, a nível, sei lá, formas como eu vejo as coisas, estás a ver, que eu, eu sou contra, eu já ali peças jornalísticas, que eu sou contra completamente este tipo, isto que as pessoas estão a fazer, mas a forma como, como falam daquilo estás uhum. a ver? acho que é, sens é sensacionalismo porque tipo metem uma coisa que é pequena num nível gigantesco Isso. que vai okay. assustar toda a gente Sim. e vai achar que aquilo é que tá, também pode estar certo e, apanha, e vai apanhar mais pessoas que teoricamente devia estar a criticar para aquele lado uhum. que é, um, é uma coisa muito pequena eu já li, pá, não vou dizer o nome, mas já li tipo, uma outra peça que fiquei tipo oh, é, parece até irrisório vocês uhum. estão a passar um perigo que não existe que pode existir, Sim. atenção Somente. Acho que ainda não, não existe, existe, mas, mas eu, pode, mas vocês estão a dizer que já existe. Eu acho que há muitas vezes um viés com a paternalista de tu teres que explicar às pessoas o que é que aquilo quer dizer. Eu acho que há uma dimensão de análise no jornalismo e tu não consegues compreender, por exemplo, a relevância de um ataque russo se não vier um jornalista também contextualizar e explicar-te e tem uma parte de análise que tem viés de opinião do jornalista, vai sempre ter esse, essa componente mas que é muito diferente de dizerem o que pensar. E há muitos casos em que eu senti isso, -se. Essa do, do miúdo da, da universidade, eu sentia imenso isso, de uh, as pessoas empurrarem para uma determinada narrativa, que é, este que é um monstro, porque tem que ser um monstro, e todos temos que considerar que ele é um monstro, tem que ser condenado, muito ferozmente, porque ficamos todos muito chateados uh, por ele ter sido libado de, de terrorismo, que é, tipo, quem és tu para porque quem és tu jornalista para achar isso e para para me mostrar, eu leio e sei que tu estás chateado <risos> e isso irrita-me uhum. um, É dar a opinião, né é? Sim, sim. sim, que poderia ser né, os tribunais, né, as pessoas que têm competências para dizer Exato. se aquela pessoa é ou não um perigo isso é terrorismo, é Se é um tu me dissesses, é, já houve dez casos destes, estás a ver, em Portugal e o jornalista que vem do lugar de é, pá, eu acho que isto está é errado e foi ver e de facto nove casos, aquilo era, a sentença era muito mais uh, pesada, por exemplo e o jornalista poderia dizer isso E tu até poderias analisar e ver pá, este gajo desde, desde o início Que ele achou isto mal Mas foi ver e tem aqui um facto Ou seja, eu percebo a opinião dele Mas, isso, isso mas tem bem. um contexto E está explicado E está fundamentado E te apresenta -te e, tu, e está a dizer Eu estou a pensar sobre isto E fui falar com outras pessoas Para funda, fundamentar esta visão Basicamente é só dizeres o um número quando, Isto devia ter 25 anos exato. À toa, sem qualquer tipo de... Exato. Um, okay. E exato. quando tu vês assim quase nas É o tom Eu não tenho nunca outra palavra Do que nós, quando estamos a discutir Notícias se falamos muitas vezes disso, que é o tom que, com que é escrito, com que é dito, é uma piadola que, manda, que também existe muitas vezes, especialmente na televisão, que é uma piadola ali no meio, não não é uma, uma frase assim, meio yeah, coisa na que. Sim, é, tipo, CMTV faz muito sim. isso. Queria que morrer é... eletrocutado, vais ficar um em choque. Exato. Sim. Sim, sim, Não, mas é, não isto, mas é, é, isto é ridículo. É, Totalmente. É, é, isto é genial. Eles fizeram isto, não Sim, Não, eu digo genial, isso é um trabalho de criatividade extraordinário. Sim, mas era num palco. É. É mas então, eu sinto o à frente botão e com o um grupo existe, de velas à frente. eu devo dizer que rejubilo porque temos estado a este está <risos> da comunicação social tradicional. Nem tive que fazer nada, só passar não, uma bolinha. Tá nada de... contra, porque são, <risos> são muito importantes. Era o que a Maria estava a dizer. É exatamente por gostarmos. Exatamente, que, epá, ah, porque vamos, vamos. é o que eu digo. É o que por Aquilo é importante. Não é? Função, claro. E, claro. e atenção, e esses jornais têm jornalistas, aquilo que falávamos, olha, que vocês não queriam, mas em off, assim que nos receberam, <risos> que disseste, olha, eu não gosto muito de muitos jornalistas e tal. E eu disse, também, há muitos jornalistas que eu não gosto, mas atenção, é a essa é que eu se criou essa ideia eu já que claro criou. não tenho nada contra e na, eu não eu não estou opinião. à espera da minha carteira <risos> mas atenção essa ideia que se criou claro pá eu percebo existem meio dúzia de maus jornalistas e isso dá mal numa classe e depois de repente as pessoas já odeiam os jornalistas eu consigo compreender de onde é que elas vêm mas não se deixem enganar porque ah, pá, há muita malta a trabalhar muito bem e nesses jornais na eu televisão é isso oh, claro mas até o problema é que as <risos> pessoas vão ficar sempre o que está errado isso é o problema claro que sim, é só é o problema eu é... também sou assim portanto é, eu percebo perfeitamente isso não né? fizeste bem é o teu trabalho claro. estás a ver tipo é, claro, o, claro. é o que o balotelli é disse é um, um carteiro quando não me entrega uma carta não esteja é o trabalho dele estás a ver o, quando fazes <risos> mas, mas, este, mas, é, estamos pá, assim, tá a citar então. é, a, fazer... <risos> tá a balotelli exato <risos> é mesmo culto isto é a mesma cultura <risos> Uhum. É. <risos> é muito bom pá Podeis falar um bocado de fumaça é, era isso que eu queria Porque eu queria ter uma pergunta já desde o início Mas estávamos pô. aqui que é O porquê do nome? Então que é interessante Fumaça Still blazing Still blazing <risos> então, porque fumaça? Não, fumaça porquê? Porque quando nós estávamos à procura do nome Nós sabíamos que queríamos fazer entrevistas é uh, pá, um bocado aprofundadas. Entrevistas de uma hora em que nós tínhamos uma pessoa que era especialista num tema, e íamos falar de coisas que a maior parte da malta acha que é uma seca do caraças, mas que nós achávamos importante e fazer perguntas que nós queríamos perceber porquê. E tentámos arranjar um nome que fizesse sentido com a política portuguesa. Na verdade, andámos ali à volta de várias coisas. E há uma expressão, uh, ou seja, no verão quente de 75, logo a seguir ao 25 de Abril, uh, uma atrapalhada política em Portugal, não é? é? um clima de instabilidade grande e há um acontecimento, eu não sei dizer aonde, mas em Lisboa, onde o primeiro-ministro da altura, que era, espero notar a dizer, que era o Pinheiro da Azevedo, acho que ele era o primeiro-ministro na altura. Um, que era um tipo, que é, uh, tio avô do Bruno de Carvalho, que ele está sempre a dizer isso. <risos> é, sempre a dizer isso. Mas notícia mas, não não vou mas disto. <risos> o, Pinheiro, o Pinheiro de Azevedo tinha assim um espírito e Bruno de Carvalho assim meio ruaceiro a dizer umas coisas e ele estava a fazer um Já discurso Já está a sugerir genéticas e, e ele estava <risos> <risos> Devemos ter aqui pronto espaninha. a levar um de não, não, tanto que o Bruno Carvalho quando houve uns tempos ele disse ah citando o meu tio avô "Barda da merda para quem não é do Sporting Eu disse isso, hum, o Pinheiro da Azevedo é que disse isso o o veda, é, acho okay. que ele disse barda merda para quem não é de alguma coisa que não era o Sporting mas pronto não interessa, mas era assim um tipo castiço e então Há uma um situação, objetivo. é um bom jeito <risos> há uma situação em que ele está a discursar e rebentou umas bombas de fumo uh, e a multidão fica pá, em pânico e ele do microfone começa a dizer não tem perigo, não tem perigo, é apenas fumaça, é apenas fumaça. e o isso povo ficou, é O povo é sereno. Pai, essa cena... É, isso é, perderam-se os socos na nossa é, linguagem. É, o, o povo é, é sereno. sereno. E há muita malta que continua a citar isso erradamente, porque diz é só fumaça. E o Camalto costuma dizer, ah, é só fumaça, uhum. é só fumaça, mas não, o que ele diz na gravação, tanto que o genérico do, do, do nosso podcast uhum. tem o Pinheiro da vezes a dizer isso, não tem perigo, não tem perigo, é apenas é fumaça. Porque nós começámos por chamar É Apenas Fumaça. Okay. O podcast chamava-se é Apenas Fumaça. E quando nos tornámos órgão de comunicação social, caiu e ficou só fumaça. Posso dizer o que, é que eu achava que era? ver com... Força? eu, <risos> juro, eu pensava que é... Jesus. Aquelas... Não, não, não. não. <risos> isso é para a piada, não achava nada disso. Mas achava que... Pá, tá, como vocês, né vocês, tu disseste uma coisa interessante, ou acho que eu foste do Margarida, que é, vocês não dão notícias, hum. vocês, um, vocês fazem peças jornalísticas. Que eu pensava que existe aquela expressão portuguesa, que é, andar a fumar fogo. Uhum. Eu pensava que vinha daí, estás ah. a ver? Pode ter, ter essa notícia, claro. pronto. É, achava Muito que era disso, quando vi, quando ouvi mas pronto. Prefiro o Steel blazing. <risos> mas é isso, não tem grande... Uh, não tem, sim, mas... Pronto, é, tem essa relação, foi. foi e porquê nossa. procurar uma relação com a política portuguesa? Uhum. Na altura, porque aquilo que nós queríamos fazer era exatamente isso. Era muito claro no início que nós queríamos entrevistar ou académicos, uh, epá, que falassem sobre, sim, academia, um assunto que soubessem muito, mas isso tem sempre uma relação com a política, não é? Claro. Uh, uh, ou então representantes políticos, não é? Uh, ou então pessoas que têm, uh, e nós fizemos isso muito no início, epá, acompanhámos muito, por exemplo, manifestações de, de, de imigrantes, por exemplo. Tínhamos estes três grupos, digamos assim, de pessoas... Que, com quem queríamos falar e, pá, e obviamente os temas que nós queríamos falar é sempre direitos humanos, era sempre certo. tudo relacionado a política, direitos humanos, problemas sociais era muito óbvio que íamos não... sempre andar à volta da política e na, na verdade a maior parte das coisas que nós fazemos uh, tem sempre esse vias claro. vai sempre Mas, dar à política que é? a tua posição editorial vai à procura de problemas sociais Exatamente. já vai ter uma Bom, carga certo. política social. necessariamente se procuras investigar um bocado mais e falávamos disto há umas semanas no Patreon, o nosso que também podem subscrever <risos> uh, se vais aprofundar um pouco mais um problema social, seja do ponto de vista jornalístico seja académico, etc vais necessariamente entrar na distribuição de poder, de recursos etc, vais uhum. ter um, um cargo político claro. há decisões que podem ser tomadas do Sim. ponto de vista coletivo para resolver, seja, uhum. quer que seja um, um problema que pode não ser muito grave por uhum. isso uhum. eu acho que é, é inescapável e era, e era por isso que queria, que queria perguntar uh, como, é que, como é que se desenvolve o projeto então Uh, para ter hoje em dia tipo, a componente tão, tão sólida, e é bom, é, foi, é, foi bom ver que também a estrutura acompanhou isso, mas tem uma componente tão sólida de jornalismo de investigação, que demora tempo, uhum. lá está, uhum. em, que, em que podes ir verificar os últimos nove casos semelhantes àquele, e fazer uma comparação, e dar, dar o trabalho de adaptar o discurso para ser também didático e pedagógico, que em si é política e parcial, vamos Sim. por assim, na, na perspectiva como tens, como é que se, como é que se traça esse, esse percurso? Estás lá desde o início. Pois, eu estou lá desde <risos> o início, porque já, já, já chega ao ponto em que entra a Margarida no Fumaça, que foi a altura em que entraram mais pessoas no Fumaça, nós no início. 2016. 2016, começámos por ser, pá, éramos quatro amigos, na altura, as pessoas Clover. que conheci, assim, quatro amigos e depois mais duas ou três pessoas, não quer estar sem assim, é justo mas, mas pessoas que se juntaram, todos amigos com, ou conhecidos, uh, pá, que tínhamos a ideia de, de ouvimos podcasts, gostávamos muito, por exemplo, do Democracy Now!, uh, que é um jornalismo independente nos Estados Unidos, na altura gostávamos todos muito. Uhum. Eu, por exemplo, hoje em dia tenho um sentido mais crítico daquilo, mas, mas atenção, uh, foi importante no início, sabe, ouvimos o This American Life, uh, podcasts americanos e pensávamos, Pá, não há muito disto em Portugal, e na altura, estamos a falar de 2016, coincido precisamente com a altura em que se começaram a fazer coisas em Portugal de podcast, sim, mas sim, sim. não havia, até 2016 não havia podcasting em Portugal. Opá. E havia poucas pessoas a ouvir, Pou pessoalmente a podcast. Poucas pessoas a ouvir, uhum. o podcast havia certamente, mas percebem o que eu quero dizer, o fenómeno não era, não era ainda grande. Um, e nós queríamos começar por fazer entrevistas em que já muitos crentes do jornalismo e da maneira como... Algumas, alguns temas eram abordados, estes uhum. temas que eu estava a falar, por exemplo, direitos dos imigrantes, logo desde o início, foi uma coisa que nós procurámos aprofundar muito. Também era um tema muito em voga na altura. Exatamente, e que nós vimos e mal abordado. Um no éter da... Exatamente, da exatamente. E que nós, na altura, na verdade, devíamos abordado, mas vimos mal abordado, e continuamos Sim. a ver mal abordado, ou muitas vezes mal abordado, um, e, portanto, decidimos, ah, pá, olha, bora, eu tinha uns microfones, já gravava umas coisas, porque sou músico, já, já sabia alguma coisa de som, o Ricardo Ribeiro, o, o, que ainda está no Fumaça, o Tomás Pereira, que entretanto saiu, a Maria Almeida, que ainda está no Fumaça, uh, e mais um, uns amigos, juntámos, e à vezes um ia fazendo uma entrevista, outro ia fazendo outra, toda a gente... Tínhamos trabalhos todos, aquilo era perfeitamente amador. Uh, à noite, depois do trabalho, juntávamos e discutimos umas perguntas e uns ficavam de investigar uma coisa, outros ficavam a investigar outra. E, pá, e no primeiro, nos primeiros. um ano e meio, pá, aí, tanto 2016 até 2018, mais ou menos, uh, foi. Epá, uh, amador, totalmente amador. Mas, Mas aquilo explica. Ah, sim, sim, totalmente. Mas aquilo começou a consumir muito tempo, nós começamos a para entrevistar uma alta fixe e relevante, pá, para terem ideia, a foi das últimas entrevistas que nós fizemos antes de sermos profissionais, portanto ainda estávamos em regime amador, uh, foi ao Sócrates, portanto o que é, na verdade, o podcast continua a ser a coisa mais ouvida que nós fizemos, ah, okay. individual, Mas, não, só no Youtube que ele tem pá, muito mais views do que qualquer coisa que nós tínhamos feito. Uh, e portanto estávamos neste nível, que dávamos, essa entrevista em particular nós temos dois ou três meses a trabalhar naquilo, foi uma coisa uhum. muito dura e toda a gente tinha os seus trabalhos. Uh, mas depois nós quando começou a crescer começámos a ter algumas listens e começámos a gostar daquilo que estávamos a fazer e queríamos pá, como é que nós vamos arranjar dinheiro para pá, sonhar que isto possa ser o trabalho de, de algumas pessoas uh, o Ricardo principalmente trabalhava com start, o Ricardo e a Maria trabalhavam com startups uh, e já estavam dentro do pá, financiamento uhum. sabiam mais ou menos mover-se Uh, linguagem para os canais e tal, Sim. e na altura fizemos candidatura a várias bolsas de apoio, de, de apoio ao jornalismo e ganhamos uma bolsa da Open Society, Society Foundations, que é do Jorge Souros. Era que o, dizer, este mal afamado, <risos> o mal afamado <risos> Soros, Exatamente. Que é pá, que deita muito dinheiro pelo mundo inteiro a financiar muitos projetos de jornalismo, mas ganhamos financiamento com uma condição, que continua a ser uma condição para tudo aquilo que nós fazemos até hoje, uhum. que é o, o dinheiro que nos dão é dinheiro a fundo perdido. Não há uh, ingerências editoriais, uhum. não há... Uh, Há projetos que nós nos candidatamos, sei lá, com um projeto, olha, queremos financiamento para esta reportagem. Obviamente aí estão a financiar aquela reportagem. Uhum. Mas, mas, por exemplo, no caso do Soros, dinheiro, eles não sabem Sim, o que não... é que nós vamos fazer. Mas, mas não. para receber outra vez, têm uma avaliação de trabalho de fazer. O, para receber outra vez, nós recebemos várias bolsas, não é, aquilo não é modalidade de, olha, têm agora financiamento e ao longo dos anos vão recebendo X, mas se cumprirem estas metas. Uhum. Não é assim que funciona. Nós recebemos X, recebemos uma bolsa, o que aconteceu foi que nós que estávamos a mais bolsas da Open Society. E não só da Open Society. E como society. um crescimento, na verdade, mais alicerçado nessa ideia de crescimento. O Exato. projeto tem uma via para se tornar sustentável, eles veem uhum. a nossa ideia de crescimento e, e apoiam por aí. Mas também okay, vai okay. sempre ter uma lógica não, de crescimento. Eu, eu não me referia a uma lógica uh, económica ou financeira. Uhum. Ou até de popularidade. Uhum. Eu referia mesmo, por exemplo, se estivéssemos a falar no campo da subjetividade máxima no campo artístico uhum. Uhum. esse tipo de, de bolsas etc, a criação, incentivos de todo tipo também existem oh, e depois, depois forma-se o né, um júri claro. por norma que avalia aquilo que é o trabalho produzido sob todos os pontos de vista uhum que não sejam uh, mensuráveis, Sim. não é? claro, claro. Eu acho que as bolsas de jornalismo têm, não têm tanto essa lógica, okay. porque porque isso exigiria acompanhar o trabalho jornalístico é da, de, é. dos projetos que apoiam e do que eu sei assim de projetos maiores como a Open Society que agora está a desinvestir uh, pelo menos na Europa ou pelo menos na, este programa que nós estávamos eles estão a desinvestir dele um, e outros programas semelhantes eles Uhum. Uh, vão na argumentação de, de, de, de tua argumentação de crescimento, aquilo que tu fazes diferente no panorama mediático do uhum. país. Uh, acho que o, o Fumaça ganhou muito com o facto de ser uh, o primeiro ou um dos primeiros a fazer este tipo de jornalismo lento, próximo do documentário, uh, de ir preencher um espaço que não estava preenchido uh, por outros meios de comunicação. E eles tentam também, há muita lógica de diversificar a paisagem mediática dos países. Porque isso é bom para a democracia. Uh, e nos mais últimos anos, que... a cena do independente, que eles também valorizam sim, muito. Mais do que avaliar, eu certo. acho que a maior parte destes fundos não faz a mínima ideia dos, de, tipo, do conteúdo, do em, conteúdo si, em si. Dos, dos sim, mas eles vão ver o valor. site tipo, no... sim, claro, sim. e as métricas. Está aqui. Está aqui. E assim as pessoas. Relativamente somos... ao vosso crescimento, sim. eu acho que é uma coisa que eu até mencionei que não, pode ser, que não pode ser ignorada. O trabalho técnico, por exemplo, parabéns diretamente a ti. <risos> o trabalho técnico em termos de, de sound design e então, também Banda sonora, em muitos uhum. casos, está genial e atinge, tem atingido agora novos picos, acho eu. As Fiz. pessoas estão a valorizar cada vez mais, isso é bom. O copy, que creio que é do Ricardo. O copy, como o assim? Copy, o copy do site. É de todos, na é verdade. É sim, todo. assim. Ok, mas o copy, acho que é ótimo. Eu, eu, eu acho que é muito difícil as pessoas olharem para para, para aquele site, por exemplo, e, e sentirem que alguém está para de inchar dinheiro. Não há uma uhum. justificação uhum. muito clara que não é demasiado técnica, não é demasiado chata forma como aparece eu gostava de louvar já isso já que deixamos só me só, para só uma, uma questão a fazer como é que é que vocês como grupo né de amigos que agora pronto, que são colegas de trabalho mas têm uma visão e após que partilham todos a mesma visão ou uhum. pelo menos semelhante como é que vocês gostam imaginam como é que como é que está o vosso pensamento a nível de crescimento percebes uhum. um, por exemplo ter um canal de televisão <risos> não sei estou só percebes porque imagina <risos> Eventualmente, pá, eu falo por mim, acho que falo por muita gente, que é as coisas que têm que haver sempre um crescimento. Agora vais fazer isto, depois agora se calhar vamos uhum. fazer isto e tentar chegar ao maior uhum. número de pessoas, obviamente mantendo-nos fiel a nós, a nós próprios. Claro. Uhum, mas, por exemplo, ele, e agora também é, é esta tendência da Netflix, HBO, que faz aqueles documentários todos, pagar naquilo que vocês já fazem e passar por um documentário com, uhum. com, uhum. com a imagem, como nós falámos em off, <risos> <estás a ver? risos> uh, mas nunca pensaram tipo, o que é que vocês, um canal de televisão, porque não? Era uma coisa impossível, uma coisa que nunca pensaram sobre isso? Ou? É, eu acho que estamos todos mais ou menos alinhados na mesma. Se calhar em fevereiro esta resposta seria um bocadinho diferente, vamos ter um retiro e vou perceber o que é que toda a gente acha sobre isso, mas das últimas vezes que falamos sobre o assunto, tem é muito a ver com vamos focar naquilo que nós sabemos fazer e que nós estamos a aprender a fazer eu falo no meu caso em específico, eu estou ainda a aprender a escrever para rádio nada disto é confortável para mim ainda uh, não sei se alguma vez vai ser, mas escrever para áudio documentário ainda não é confortável sei que consigo fazer isto muito melhor e então acho que nós estamos ainda a focar-nos naquilo que nós sabemos fazer, que é áudio e já há muitas pessoas a fazer vídeo e áudio e texto e muitas coisas diversificadas e nós queremos ser muito bons a fazer uma coisa e essa coisa é ou uh, seja, é, é, é, as pessoas ouvirem o Fumaça e saberem eles fazem muito bem aquilo e, num, e pronto, eu acho que não é isso que nós aspiramos um, queremos fazer muito mais séries do que aquelas que fazemos certo. e queremos ter uma periodicidade maior, essa é a nossa urgência é conseguir publicar aquele trabalho que nós queremos fazer e queremos tracar para fora e ainda não atingimos isso, então esse, esse caminho é, é o próximo passo, que é conseguir ter uma regularidade e uma e uma redação oleada a trabalhar nestas séries que esta é do desassossego sobre saúde e doença mental é que a nossa quinta série mas elas foram é. também mudando todas ao longo de tanto tempo esta é de longe a maior a primeira que fizemos uh, sobre a Palestina um, era, era diferente em termos de formato ainda tivemos lá três anos a aprender ou quatro a aprender como é que isto se faz e agora acho que já estamos mais próximos de saber uh, como é que isto faz de forma bastante aliada e podermos ter duas, três séries por ano não sei se está a tirar um número demasiado ambicioso okay. um, então é por aí, acho que é na especialização daquilo que nós fazemos e de áudio uh, storytelling, autodocumentário documentário um, mais por aí também conseguir lançar uhum. bandas sonoras que fazemos e acho que o vídeo vai estar <risos> longe Desg desgasta-vos muito tipo, acabarem, pode ser né vocês têm todo um ano de tempo para pesquisar é no tempo na, pro, na, na, na produção uhum. e depois lançam Sim. no final de, de todo esse processo, né? Sobretudo este último, que é uma Sim. coisa que mexe, mais com muita gente, né? De vocês acabam de, de produzir tudo, né? Metem tudo numa gavetinha e vão lançando e no final sentem tipo um alívio ou a vossa uhum. o vosso estado de espírito é muito flutuante durante o processo em que vocês estão a criar, sobretudo esta última série que vocês fizeram. Uhum. Ah, tá, é muito, muito flutuante, acho que é uma algumas coisas. É, não, não, é, nós ainda estamos nesse processo, porque nós lançamos a, a série começou a ser lançada dia 24 de novembro, portanto há um mês e uns dias, é, na verdade eu sentia-se, há aqui um ponto, a série ainda não saiu toda para a maior parte das pessoas, para o público, mas para quem contribuiu é, é para a é fumaça é? já saiu toda, ou seja, no dia 24 nós o nós trabalho estava todo feito, nós viemos de férias Sim. basicamente, o trabalho Sim. estava todo feito, Era dia 24 era o dia final, o dia de lançamento de tudo. Esse dia foi um alívio, alívio e sensação de vazio ao mesmo tempo, são muitos anos a trabalhar na mesma coisa, não é? Uh, e, e é sempre essa, pelo menos do, do meu ponto de vista, se calhar sou a pior pessoa nesse sentido, porque a Margarida teve muito tempo a, a fazer, não é? E foi a pessoa mais dedicada a isso, mas houve um momento que há dois, três meses, que ela narrou, fez a última narração uh, e a partir daí ficou, do ponto de vista do resto da equipa, que foi a opinar sobre o que via e portanto já não podia fazer grande coisa. Porque estávamos a finalizar o som, não é? E foi mesmo até à última hora, não é? Até dia 24, aquilo saiu para a comunidade às 10 da manhã. É às 9 e 30 eu estava a acabar de finalizar a última coisa. Um... Pai na terceira direta da semana, não é? Foi, porque quis também. Mas eu porque... não digo de desgastar, quando eu, quando eu disse desgastar, não é do trabalho, é... Desculpa, é do trabalho, mas é do conteúdo do trabalho. Uhum. Sim. Percebes? Tipo, Sim. estares ali Sei. a escrever Sei. sobre uma coisa, falares com muitas pessoas, que eu gosto vocês têm que falar com muita gente para poderem... Sim. Para terem exemplo, alguma ideia muito palpável do que é que vão dizer, senão só estão a dizer, mandava a Eu uma né? informação da Margarida e acho que tem tema de conversa interessante, que é se a tua pergunta for, portanto a Margarida começou a fazer este trabalho sobre saúde mental há dois anos e pouco sabia, queria começar a investigar. Dois anos depois nós lançamos a série e entretanto ela está no, uh, numa licenciatura de psicologia. Portanto, sim, acho que se cansou. acho é? que Cansou-se cansou bastante. Uh, mas por acaso, essa é uma, coisa, uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é neste tema, é tão duro, uh, se isso, mas se calhar eu tenho um problema, mas eu, eu nunca senti um grande peso de... Um, as histórias são duras, mas ao mesmo tempo a maior parte delas deixa-me revoltada e com vontade, ou seja, é uma coisa quase produtiva de querer andar para a frente e de querer ter essas histórias cá fora. Eu, eu sofro mais com a questão de, do tempo. Acho que, acho que muita gente que trabalha neste tipo de formatos mais lentos e de documentário sofre bem com o tempo de querer trazer as coisas cá para fora e querer mostrar aquilo que está a trabalhar e, e pronto, trazer aquelas. Estas pessoas confiaram, por exemplo, os primeiros cinco episódios são histórias pessoais, estas pessoas confiaram aquela história em nós há dois anos. E é uma urgência grande de trazer vocês as vocês coisas cá para p... fora. Pergunta, não há de ficar chateado. Ah, não. Vocês não dão assim um toppingzinho? De, é? de que ponto? Que que é, eu já vi uh, peças, sei lá, não é jornalísticas, hum. mas... aquela, Aqueles programas da tarde, estás a ver, hein? tem hum. tipo aquela historiazinha e depois eles vão buscar aqueles pormenores que, mesmo, que não, fazem, não faz sentido à história. É tudo o mesmo cru, cru, cru. Porque a pessoa ah, ou seja, diz isto no mático, ah, nada, não é? O máximo não. que há vivição é eu cortar as hesitações não, não, para não há... é. facilitar. E depois, claro, o... nós organizamos o discurso, isso sim, mas sempre fiel ao que a pessoa diz. Sim, porque ver. na verdade depois isto tudo passa por um processo de fact-checking que é precisamente nas histórias pessoais é ver se aquilo que a, que a maneira certo. como eu montei bate certo com a intenção da pessoa. E vocês pá, se calhar também é um bocado injusto para as pessoas, não é? mas eu não faria isso. Acho que se uma pessoa tivesse. Também não sou jornalista, né? Mas se as pessoas me tivessem a contar uma história tão... eu Tudo o que é dito é verdade. Parte logo do pressuposto. Nós fazemos um... um, um, um imagina, excesso, estive, imagina, vou sim. dar este exemplo. Alguém, olha, tive uh, uh, de dia X a dia Y neste lugar aqui. Uh, uh, uhum. Vocês vão ver se é... Uhum. O não, que nós fazemos é uma certa ponderação, pai. que é... Isto é uma história, é um, é um relato pessoal e não envolve outra pessoa, é inofensivo do ponto de vista, de, não é difamatório, não é, eu não tenho nenhum motivo para desconfiar disto, encaixa, por exemplo, duas horas a falar com a pessoa, isto encaixa no discurso dela, é plausível, se assim for nós não vamos verificar, nos Estados Unidos há, por exemplo, várias há, há cenas de fact-checking em que as pessoas vão de facto falar com as pessoas próximas, nós não temos estrutura, nem acho que tínhamos hum, sentido a necessidade sequer de fazer sentido. isso, Exato. sim. Porque é pela, é pela maneira que uma pessoa organiza o discurso, como ela reflete sobre o que aconteceu. Se for um caso, por exemplo, no caso da do, do doença mental, a AFI ao hospital X aconteceu misto, uh, e imagina que é um caso grave, ou mesmo que não seja grave, nós vamos pedir contraditório ao hospital e vamos falar com o hospital, e se aquilo foi isso, isso perfeitamente é, implausível. É, isso é, isso, é, isso é, para mim é muito importante. Exato. Se aquilo for perfeitamente sim, implausível, sim, sim. nós não vamos pôr, vamos confrontar a pessoa. Se calhar deixamos de contar aquela história porque se ela menteu nisto, se calhar podia manter nas outras coisas. Não, não aconteceu nesta série, mas é um cenário que nós temos em cima de, de mesa. E há sempre esta coisa de se alguém é acusado de alguma coisa, uh, ou se há outra pessoa avisada por isso, ou se há motivos para desconfiar, porque a pessoa não está a ser coerente. Pronto, uh, temos esses mecanismos, sim. Porque também acho que não podemos confiar na pessoa não é 100% mas às vezes eu sinto que há uma coisa de, porque a pessoa dá a cara e conta uma história que há uma validação total e acho que às vezes tem que ser crítico sobre isso, às vezes é difícil porque tens uma grande empatia com as pessoas uh, pronto, mas acho que esse nível de crítica e na verdade vir outra pessoa como nós fizemos que vem outra pessoa fazer o fact-checking ajuda imenso no assunto porque sim, eu tenho claro. uma ligação emocional com aquelas pessoas com aquela história com tudo claro, isso claro. e é ótimo vir uma pessoa de fora a dizer esta coisa que ela disse não, não é muito ah, coerente enfim, com aquilo no que ela disse antes. O uma Viegas que faz parte do Fumaça teve eu creio que ele mencionou alguns que até a cor dos prédios estava a verificar ah sim sim, sim, sim tivemos sim, sim, sim. a cor dos prédios do Júlio de Mato, sim sim, sim, sim foi muitos que okay. são grandes foram que são grandes muitos que são grandes sobre cor de prédio tivemos que ir lá ver qual é que era a cor mas isso faz parte não seja Seja uma pessoa dedicada a isso é, exatamente, e foi, nós já fizemos vários uh, newsletters e até há um um dos episódios que começa com, com o Nuno a dizer exatamente isso, porque ele faz parte da série, é quase o host sempre que se começa um episódio, lá uhum. as boas-vindas e tal e conselho a ouvir com auriculares, é, ele fez o trabalho de fact-checking fact é, mas é um pedido <risos> é, é, é, é, é, é, mas o Nuno teve muito ou seja, ele encontrou muitos erros ao longo da, da série, uhum. provavelmente haverá mais erros Portanto, eu acho que isso ah, também sim. é importante, claro, claro. é importante que, que os jornalistas sejam transparentes nisto, que é isto, é um trabalho constante de, é, pá, revisão e revisão e revisão e às vezes ponderar as coisas que nem pensaste assim tão bem, por exemplo, essa frase, quer dizer, mudamos de secção de, dentro de um episódio de humor e tal, há um momento em que viemos de uma história dramática, para, há silêncio e de repente começa-se a descrever, nós vamos entrar no Julio Matos e começa-se a descrever, diz, o pavilhão em forma de U do Júlio de Matos, o pavilhão cor-de-rosa em forma de U do Júlio de Matos, onde, -de tivemos, assim, tivemos onde tivemos a entrevista com o doutor não sei o quê, já saltou. Mas de repente o Nuno leu aquilo e disse, é cor-de-rosa? Quer dizer, isto é um grau de detalhe <risos> mesmo É uhum. que eu digo, um, acredito depois, que haja mais coisas lá. E depois às é. vezes há, há erros que são graves, de facto. E, por exemplo, houve uma coisa. é um, um, um estudo da OCDE que tem uh, um número citado Uh, e que faz referência a x países, ou seja, o número, acho que tinha a ver com o consumo de, de psicotrópicos, de, de medicamentos antipsiquiátricos uh, e tinha um número em x países, no mesmo parágrafo fazia a menção a x países e eu peguei naquilo e pus, esse número está super divulgado, vai o Nuno fazer fact check e vai às bases de dados originais e não era bem assim, não eram aqueles países, eram mais países Certo e esse tipo de coisas falha muito e falha muito no dia-a-dia. -dia. Eu, com certeza, nas peças anteriores falhei montes de vezes este número. Naquela vez eu falhava totalmente e tive várias vezes a olhar para aquele número. Sim. É um nível de, de trabalho muito exaustivo e muito focado naquilo. Não é preciso ter esse meio de sete. Precisamos. <risos> <risos> <risos> mas precisamos, não aqui. às vezes galáxia. É o Pico mas é importante, eu acho que é muito importante. Porque muitas das vezes, eu por acaso não partilho esta opinião, mas muitas das vezes um, perde-se a credibilidade numa coisa, Sim. com merdas que não fazem, que não fazem, que, que não, e nada muda a história. Sim. Mas Sim. muita gente pode Sim. ficar tipo, ah, mentiu nisto, se calhar tá enganou -me, mentiu, é falhou discurso, nisto, se é? calhar exato, falha nisto, falha, falha naquilo. Mas vocês, é uma coisa que é, vocês <coughs> investem, pronto, dois anos de trabalho, né? tu obcecado pela perfeição de, do som, quando vocês ouvem, eu não sei como é que funciona, é mesmo uma questão de curiosidade, quando vocês ouvem uma crítica, não sei se ouvem muitas, a vossa ideia, ao vosso trabalho, àquilo que está a ser realizado, vocês como é que, porque vocês são, tipo, pronto, fazem parte, são jornalistas no fundo, hum. né? mas vocês estão a criar uma obra, uhum. quase isto, tomem, estão a, tipo jornalismo de autor, quase é isto, uhum. leiam, gostem, não é? Como é que vocês, tipo, quando o pessoal a pessoa falar mal, ou se fala mal, vocês não. é indiferente ou tem aquele lado de pá, dei tanto nisto, queria, é tipo, é, é quase um filho meu, nos uhum. ter aqui, ou é que é indiferente? Mas tem um bocado a ver com as personalidades, eu sou um bocado obcecada com isso, de, de, de a partir do momento em que eu comecei a escrever, ou a, partir, a meio, e comecei-me a perceber de erros que eu não faria nas entrevistas de coisas que devia ter feito de maneira diferente eu comecei a fazer uma lista de coisas a melhorar na próxima e essa lista está gigante e, e, vai, e vai sendo alimentada disso e na verdade muitas vezes são os únicos comentários que me interessa, por muito horrível que seja dizer mas isso tem muito a ver com personalidade e com, é, com o pessimismo e com esse tipo de coisas sim, e porque muitas vezes são aqueles que me permitem ir mudar alguma coisa para a próxima mas vem de um sítio de eu achar isto não é o melhor trabalho que eu posso é, mas fazer é uma insegurança que toda a gente, Sim, que que a gente tem. E, uh, e como na verdade acho que o Fumaça se tornou um sítio inc incrível, de nós nunca recebemos ou praticamente não recebemos comentários de ódio dirigidos a nós, muitas vezes aos nossos entrevistados infelizmente Uh, coisas especialmente sobre racismo mas dirigida ao nosso trabalho eu não sinto que isso seja uma, um problema não, não sinto que isso exista então as críticas são sempre altamente construtivas e de pessoas que uhum. dedicaram mesmo muito tempo a, a pensar sobre aquilo e isso é, é, é super útil é incrível e já faz muitas vezes às vezes dou conta disso quando estamos a falar que é, os elogios já me passam assim meio dos uhum. ao lado isto tem a ver que só com personalidade e com inseguranças, uh, mas as críticas são, são super úteis, principalmente por isso, por eu o investimento deste tempo todo e tu saberes pai, se calhar conseguia fazer isto melhor. E também o lado de pai, eu estou a aprender a fazer isto. Sinto assim, é, estou a aprender a fazer, a fazer parece isto. Parece quase útil. um mecanismo de defesa pessoal, não é a dizer que está ah, a lançar com... o, o, o que faz todo o sentido. Mas parece-me também que vocês. O tempo que investem, não é? Também é um tempo de. Que justifica, vamos colocar assim em que, em, em que o vosso trabalho dificilmente estará perfeito alguma vez, hum. incómodo incómodo? ah ok, desculpe, estou aqui ao fundo estou <risos> aqui ao fundo eu disse incómodo <risos> uh, bem eu dificilmente, precisa, dificilmente é? alguém <risos> puder considerar isso como é possível fazer Sim. mais ou menos estar isento de, de críticas mas vocês têm, têm, um, têm uma, uma uma estrutura de apresentação e de construção que é muito interessante e, por, e não tem algumas pressões externas como por exemplo a de, os, de ter que escolher aquele tema, hum. vocês não falaram deste tema, que era uma, uma pergunta que eu gostaria de vos fazer em termos editoriais como é que hum. vocês decidem em que tema, em que problemáticas é que vão investir tanto do vosso tempo? Uh, já nos fizeram essa pergunta e eu acho que a resposta mais honesta porque é verdadeira é um, irritações pessoais era aquilo que falávamos do início, uhum. do viés. Nós temos uma reunião todas as segundas-feiras, a equipa toda, onde discutimos a semana, e onde invariavelmente discutimos coisas como epá, o que é que vai ser o tema da newsletter, o que é que vai ser... Uh, uh, a quinquagésima coisa queremos fazer a seguir. A seguir, uhum. qual é, e entrevistas, as entrevistas estamos a, estamos a preparar. que entrevista, Olha, surgiu-me esta ideia de entrevista. Pumba. Certo. Pois temos uma lista de 200 entrevistados que estávamos a ter, e a maior parte daquilo nunca vai acontecer, não é? mas acho que é muito por irritações pessoais, portanto, é este grau de epá, e este tema, e este tipo de existo, ou... e esta coisa que não se está a falar, ou isto que se está a falar, e se está a falar da maneira errada... Uhum. E todos nós, epá, eu conhecendo a equipa, sei mais ou menos as áreas que cada um uh, é, é, se conecta mais, porque depois também é isso, nós já estamos a trabalhar desde 2016, não é? Portanto, a malta vai começando a aprofundar temas e naturalmente vai começando a ficar... não é especialista num assunto, mas é... fica com uma afinidade grande esse assunto, não é? Portanto, dentro do Fumaça há uma data de assuntos que nós cobrimos quase em continuidade. Por exemplo, a questão da Palestina, que nós já fizemos a série. O Ricardo foi à Palestina e a Maria a primeira vez em 2018, se não me engano. 2018, entretanto o Ricardo já foi outra vez. E, portanto, e já fizemos mais, traba mais trabalhos para além da série. É um tema em continuidade que, que o incomoda a ele. Que também incomoda a redação um bocado por acr acréscimo, no sentido de fomos todos trabalhando sobre aquilo. Mas, na verdade, estes temas que vão ficando em carteira, uh, epá, depois há um poder, depois da de irritação pessoal, há também um poder de persuasão do resto da equipa, cheira-me. Porque, uhum. certo, há uns temas que incomodam mais do que um, há uns temas que incomodam a equipa toda, e, portanto, nós sabemos que temos mesmo a falar sobre ele, uh, mas muitas das vezes é isto, por exemplo, a questão da saúde mental. Uma inquietação da Margarida, aquilo começou por ser uma entrevista que depois era mais umas entrevistas e que se calhar pensou, ah se calhar podia dar uma série em que íamos falar com pessoas só sobre saúde mental, uma coisinha pequenina. Uhum. Ah sim, bora, faz umas entrevistas, ok? Pronto. Nós temos muita liberdade, ninguém manda fazer nada e portanto temos muita essa autonomia. De, ah, o jornalista quer fazer uma entrevista sobre aquilo, vai prepará-la, vai fazê-la. Pronto, há uma parte da equipa que tem que ir editar, que tem que fazer algum fact-checking, mas estamos cá para isso, portanto organizamos para isso acontecer. Claro que depois na organização da Margarida, o que era uma entrevista ou o que eram cinco entrevistas, de repente foi, ah, e se fôssemos puxar para este assunto, e se fossemos puxar para aquele. E portanto, há sempre alguém que Uma série, há sempre alguém que lidera, não é? e, naturalmente. Na saúde mental foi a Margarida, uh, na série anterior, que foi o Exército Precários, até foi uma série atípica, que, porque houve três pessoas envolvidas na série, uh, mas principalmente numa reta final, há uma pessoa que é o Nuno, que. que não sei se liderou, mas que é a pessoa que de repente tem que assumir mais a coisa e tem que acabar de escrever e tem que uhum. levar até ao fim aquilo. Uh, pá, mas é, é muito isso, é uma irritação pessoal que contamina os outros e, que, é, e depois tem sempre a ver, mas isso aí nem se coloca. Sei lá, não há é uma coisa, nós não dizemos, ah, isso não é direitos humanos, não vamos falar. Nós não, que não que dizemos sei. isso, mas pá, naturalmente as pessoas que ali trabalham têm... Vocês nunca, uh, nunca, nunca ponderaram meter alguém, tem que ser obviamente alguém de confiança e que vocês possam... A falar abertamente sobre tudo sem haver hum, nada que, ou seja, sem, sem haver nenhuma, nenhuma algo que possa causar desconforto a toda a gente mas em, encaixar alguém na no, no fumaça que pense de outra maneira que, que vocês pensam todos vocês, uhum. existe lá um pensamento em conjunto não é? certo meter alguém assim de fora que hum, para dar outras opiniões pá, ou para tentar mercado. ser um bocado pá um bocado de choque ou seja as, uhum. as próprias no, notícias que vocês vão dando ou peças neste claro. caso abranger a outros, outros, outras pessoas ou simplesmente vocês não não Sim, querem ser que um bocado nós caso discordamos disso. bastante entre nós um, se calhar de fora pode parecer mais uh, pensamento único mas eu, eu acho que nós nós discordamos bastante não, eu não acho que... que seja um pensamento único mas uhum. que. Um, é reasado para um sítio. Sim, mas para que trabalhar, eu acho importante. Eu não conseguia uhum. fazer isso, por isso que eu estou a fazer esta pergunta. Eu não conseguia estar a fazer um. A ter um trabalho com alguém que me causasse um bocado de confusão. Uhum. Mas que, lá está, acho mas que é super importante. Acho não, eu acho que temos termos, não, termos, que termos é. políticos, tempos éticos. Uhum. Há uma condição é. para trabalhar no Fumaça, na verdade, e essa, essa aí nós não abdicamos. Não. É. Sabe, tinha sido... tens de ser tinha sido um defensor de direitos humanos para nós. essa, mas essa... eu pensava que tinha sido, a defensor de... sim, mas isso que tem que não, ser. Não, mas é que sim. pessoas diferentes podem ser pessoas que tu tens que arranjar. Se tu, se tu quiseres de facto recrutar pessoas com esse motivo, tens que arranjar critérios, sim, uhum. critérios políticos, critérios políticos. Nós temos pessoas de esquerda e direita no Fumaça, por exemplo, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabia ou, ou sim, sim. vais à inevitabilidade sim. disto não ou vais procurar sim. o tipo Sim, só que a esquerda e a direita é, por exemplo, há pessoas no Fumaça, e é público, portanto, não tem grande problema, mas o Nuno, por exemplo, que estamos a falar do fact-checking... Não tem grande problema. Não, não, há se pessoas se que podem achar... Deixar... Não, não, não, não, não, não tem grande problema. Não tem grande problema para matar Olá, a questão. revelar a cor política. Não ah, é a cor política, consigo, é exatamente. a orientação política dele, porque ele nem sequer tem um partido que se reveja em Portugal, mas é claramente um liberal. Liberal, no sentido quase certo. americano da palavra, de... é um tipo que acredita na liberdade acima de tudo, economicamente é mais à direita, mas que, por exemplo, acredita em coisas como o Serviço Nacional de Saúde e pilares básicos do, do Estado, para isso, e se calhar não para outras coisas. Bem, é, é uma visão que, por exemplo, para mim, uh, que sou de esquerda, sou de esquerda uh, anticapitalista, uh, portanto, há ali um ponto em que nós discordamos profundamente da visão do mundo. Mas, no final do dia, eu adoro justiça o, o mundo, porque nós discordamos da visão, mas na verdade concordamos... Valores chegada, nos valores nos valores E os valores são liberdade acima de tudo e eu é muito interessante como é que uma pessoa como eu que tendo mais quase para o anarquismo e uma pessoa como eu que é um liberal tocam nesse ponto que é alguma coisa que, que nós concordamos é, é, meio libertário. é concordamos é numa coisa que é é deixa-me deixa fazer, de deixa, deixa fazer tudo o que eu quiser dentro de um conjunto de regras, certamente que o próprio anarquismo também prevê, isso era uma, uma conversa interessante, mas <risos> é, que mas, isto, que até menos. mas isto sim, para não. dizer nós mesmo dentro do Fumaça temos muitas, muitas discussões mesmo sobre, sobre visões diferentes das coisas sim, sim, eu acho agora que é concordamos eu acho que é concordamos então, nos regras humanos que, por, exemplo, tu, é uma, é assim, por exemplo indo à, à rede social mais mais a opinião pessoal é o Twitter. Claro. Eu acho que muitas das vezes tu podes ter uma pessoa, e eu vejo algumas discussões, não que eu tenha muita paciência para ver, mas tem não é, não é paciência, pá, é uma curiosidade mórbida um por um saber. De... Né? Um, e vejo discussões que as pessoas podem estar a dizer, quase, podem concordar na, na, no, no essencial, mas que só porque um é vai por ali e o outro é, vai um bocado por ali, Sim. já são quase que inimigos ali a falar não, um é, com certo. o outro. Estás a ver? É. Isso acho que é importante em um, praticamente tudo. Sobretudo numa. sobretudo numa neste caso numa equipa que, que o que faz é dar é fazer peças noticiárias uhum. eu acho que, também há uma coisa importante que é quase mindset do editor da pessoa que está a editar uma peça que não é o jornalista é uma pessoa que, que neste caso no trabalho da sua mental foi o foi o Bernardo que é tem que ter esse esse pensamento de eu tenho que questionar uh, o ponto de partida disto eu tenho que questionar o um, Sim, ponto de partida. A maneira, a maneira como esta história está a ser contada. e tem que ser advogado diabo algumas vezes e tem que fazer aqui o contrapeso que a própria pessoa não consegue fazer. E acho que isso é, import é coisa importante quando se fala da da objetividade e da isenção do jornalismo. Quando se quando dizes que o jornalismo é isento, nunca vais sentir necessidade de o contrariar. E por isso é que acho que é bem importante dizeres não o jornalismo quase nunca é isento, é se calhar é impossível ser isento, e então tens que ter estes balanços e esse balanço é a transparência e é um, as pessoas estarem conscientes disso, estarem a fazer um mal um questionamento constante e terem essa figura do editor que muitas vezes em redações em que há um imediatismo muito grande vai se diluindo que é questionar tudo e questionar muitas vezes o ponto de partida porque é que estás a dar esta que estás a contar esta história deste sítio um, coisas às vezes que são óbvias, né? Daí Acho... quero perceber esse processo. Sim. Sim. Que parte de irritação pessoal e eu vou imaginar, aliás o Bernardo já, já mencionou que a questão da saúde mental era uma, uma irritação uhum. pessoal de todo a questão social Sim. da saúde mental não é? um, tu tiveste que batalhar batalhar vamos dizer assim, muito entre aspas, dentro da redação Sim. e também foi preciso batalhar contigo, porque parece-me sempre que os vossos trabalhos existe uma luta interna grande no sentido, por exemplo o Nuno, já que falamos dele e uhum. do exército de precários. É muito corajoso, em termos até de integridade física, <risos> o que ele fez. Sim. A forma como mergulhou no mundo que, em que existem problemas à segurança. É, uh, o que é que fez? À A segurança. Que fez? À segurança. Então, para quem não sabe, o isso. exército de precários foi o trabalho que nós fizemos anteriormente, ao Desassossego, que é o Desassossego é de Saúde Mental, seu este ano, e nós, no início de 2021, lançamos o exército de precários, que é uma investigação também de dois anos dentro da segurança privada, portanto o que nós fomos fazer, e o ponto de partida, foi na altura, houve aqueles vários casos, espancamento no Urban e não sei o quê, vários casos de violência com segurança privada, e na altura começou essa reportagem, ainda antes do Nuno até estar no Fumaça. Nós começámos hum, claro. a fazer esse trabalho antes mesmo do Nuno. Portanto, aí só, é só o inglório que é. O Nuno é a cara, a cara visível. Mas há, um mas há, por exemplo, nesse, nomeadamente no exército de precários, o Ricardo Chaves Ribeiro e o Pedro Miguel Santos fizeram trabalho de campo e trabalho certo. de campo que. que, que desse que. Okay, o que é, que, o que, é que é o trabalho de campo? Isto? O trabalho de campo. Aí foi falar com muitos, é. muitos, muitos seguranças privados. Foi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 Portanto, há uma situação em que nós estamos a gravar e há dois, dois jornalistas de fumaça que estão na garagem desse segurança privado sem saberem o que é que vão, com medo, estavam com medo, porque estavam... E depois não houve razão para nada, foi só uma insegurança, não, não, não, tinha, não tinha... Pronto, mas este, este tipo de coisas, que aqui pronto, é mais inocuo, mas depois tens muitas coisas como, por exemplo, andar. Eles tiveram meses à procura de o tipo que é o dono do maior grupo de segurança privada em Portugal. e Conseguiram falar com ele em casa dele, pá, pum! um acaso de estar a tocar a campainhas e não sei o quê, como por exemplo uh, uh, isto foi não só a parte física, estavas a perguntar a integridade uhum. física. Eu acho que há outro problema que é que se nos preocupa mais muitas vezes, não é a integridade física. Uh, uh, porque, por exemplo, na parte dos crianças privadas, eu hoje em dia vou a qualquer uh, sítio, por exemplo, vamos lá com um, um ministério, que é irónica, um hospital, até é, lá na boca para a segurança, segurança privados, privada, quando não é? Vem <risos> a nossa, quando tem a nossa carteira profissional e lê em fumaça, ai, ah, do vosso trabalho. Ganhámos uma simpatia brutal de malta da segurança privada uhum. porque eles sabem o... o Bem, sim. Outro spoiler, a série não é sobre a violência claro, na segurança, claro, claro, claro. apesar de falarmos sobre isso, a série é sobre a precariedade na segurança Exato, privada. Que depois gera, -se depois a violência. gera violência. exatamente. E, e, pessoas, portanto, mal pagos, mas e portanto, eu não. acho que houve ali uma identificação da parte dos seguranças privadas, que mesmo eles próprios sabem, sim, sim, nós é, somos é, violentos às mas vezes, é isso, mas. Para, mas porque porque eu, antes. a minha sugestão nunca seria que os, que os seguranças privadas em massa claro voltassem sim. contra vocês. Sim, sim, sim, mas um Não, mas. Mas a única, a única coisa real... Mas, mas estás ali o que estás a fazer, para usar a expressão americana, é speak truth to power. Há entidades poderosas que vão Esse, ficar isso mete uh, mais... arranhadas sim, com sim, o seu trabalho. E nós recebemos uma ameaça, talvez, não sei se é a melhor palavra, mas uma ameaça judicial, muito Intimidação. Intimidação de uma advogada, de uma empresa de segurança, que exigia a retirada imediata da peça do ar, porque senão iam-nos processar por difamação. E nós, por aconteceu o que não Até lá está por aquilo que estavas a dizer há bocado. é aquele... a importância do fact-checking, por exemplo, não é? Claro, tens um compromisso com os leitores e para além do compromi mesmo compro compromisso, mesmo não tivesse leitores, tens um compromisso de... Eu não posso Também estar... Também com as entidades um... com quem dado a falar. Pre com a mesmo com as entidades... Imagina que eu estava mesmo a ser difamatória com a empresa de segurança. Uhum. Não é? Eu posso não gostar deles, posso ter muitas opiniões, até posso achar que, é, pá, estes tipos querem fazer lucro, está bem, mas há um... Eu posso estar a assim, ser injusto com eles, não é? E Esse, esse trabalho de mediação é muito não, difícil. Eu acho... Eu Legítimo que exista de facto uma preocupação com de estás a difamar ou não? Claro. Deves ah, como é que ele não não estava. Disse, é. Mas que estava. vocês, <risos> <pois> é, <risos> vocês <risos> não sentem, imagina, vocês. Estava aqui a ouvir-te a falar e a responsabilidade que tu tens. Não tu, também tu. Também eu. Toda sim, a gente que sim. vocês têm em contar a história daquela pessoa o tipo, mais real possível. Então, e então. que hum, às vezes eu Contar a mesma coisa de, de uma forma que não vai servir à pessoa que te contou a história, só vai prejudicar. E tu tentaste tipo, esta pessoa pode estar a arriscar um bocado, seja a nível uh, pá, trabalho ou outras coisas, né? e tu tens, tens de contar aquela história na perfeição para aquela pessoa, ao menos, pá, tentares ajudá-la e não prejudicá-la. Ou, ou, ou tentar, tipo, que ambas, ambas as partes saiam ajudadas. Nós não temos a função de ajudar ninguém. Essa, essa parte é importante, porque, por exemplo, no caso das seguranças privados o que acontece. Eu é que tenho que dar-te as ferramentas enquanto leitor, tu enquanto hum, leitor, okay. eu tenho que dar as ferramentas para tu fazeres o que quiseres com isso. No caso das seguranças privadas, tu ouves seguranças privadas com quem até te estabelece alguma relação emocional porque o ouves, os ouves algumas vezes ao longo da série, que ouves uh, dizer as condições de trabalho, que identificas-te com aquelas pessoas brutalmente ti desgraçados. E ao final daquilo tudo, ao final tu ouves aquilo tudo da série, tu ouves essas mesmas pessoas a descreverem-te uh, o espancamento de um homem com um pitbull. E a pergunta que eu te faço é, como é que tu reages a isso? Aquela pessoa é um monstro ou é um coitado? Não sei, também não me compete a mim dizer isso. A mim o que me compete é... É, é dizer o que é que também, lá está, não é ajudá-lo. Ajudá-lo o quê? Ajudá-lo na medida, se tu me perguntas ajudá-lo é dizer a história dele. Ah sim, isso, sim, claramente, claro que sim. Mas é dizer, é transparente, esta é esta que... pessoa. Não estou fazer nenhum juízo perante isto, eu tenho que tentar perceber o contexto. Sim, mas, não. Mas, mas lá está, não, não é, tu não transcreves exato palavra por palavra aquilo que a pessoa está a dizer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 Engraçado. Um... Faz parte. Não é? <risos> <risos> Nós também demorámos a escolher o nome. Um... É, acho que é isso que faz não só com que as pessoas se revejam na história que tu contaste delas próprias, como as outras pessoas as entendam. Hum. E eu acho que é mais isso, que é, pelo menos para mim que é importante, que é tentar dar-te ferramentas para tu entenderes aquela pessoa. Podes não concordar com ela, mas pelo menos vais perceber o pensamento que ela teve para fazer determinada coisa eu acho que isso é que é o mais importante quando tu vais contar uma história de uma pessoa que é não deixar esses detalhes okay. que te levam acho que é isso que, que ajuda a entrar Vocês porque porque é... são pessoas frias De certa forma, deixo <risos> de ser sim. um pouco. Não, não, sim, eu estou a, a ouvir Há a falar que Não, não, quer que, eu se, eu não sim, quero dizer que sejamos sim. assim, mas temos que pôr esses óculos para a gente. Eu acho que tens a de pôr esses óculos, sim porque... porque aquela coisa de eu ajudar era aquela coisa Ok, estás-me a contar isto, se calhar. e aí tu, não, temos que ser o mais cruel possível Temos que ser o mais cruel possível Aquilo que tu estás a dizer, eu vou de ser o mais cruel possível se, obviamente cru não sentido não mas claro claro como claro. comentar a história mais pura uhum. possível no caso cru não tentar embelezar um bocado isto ou aquilo que era uma coisa que eu passo porque eu acho que esse risco vai-te vai aproximar do sensacionalismo e vai precisamente aproximar-te da coisa de dizeres ao leitor ou ao leitor ou ouvinte o que pensar e eu pelo menos é assim a, de, a de irritação que nós temos quando vemos Notícias das quais não gostamos, ou tons de quais não gostamos, que é alguém estarmos a tentar dizer o que pensar e o que achar sobre aquilo, uh, que é o problema dos pianinhos ao fundo das, das peças, que é nada tá contra a, dar, a música, nada contra a música, tudo contra, ah, okay. contra tem... aquele dizer-te o que é que tu deves achar sobre aquilo. E então é isso nós tentamos fazer, não sei se fazemos sempre bem, mas tentamos fazer essa coisa de dar-te as ferramentas para entenderes aquela pessoa, da maneira como ela nos contou a história, um, hum. e, e deixar de pensar sobre o assunto. Posso fazer uma pergunta ao meu amigo Francisco? Já que ainda não, não fiz nada nenhum a perguntar ao Francisco. Ah, Francisco. Não é? Francisco. Estás a ficar um questionador. Um Francisco. Francisco, qual é a tua irritação? Se tivesses que fazer uma peça jornalística. Nunca, não tenho uma grande suficiente para escolher. Já pensei muito nisso. Até não do ponto de vista da investigação jornalística, mas académica. Já, já, já. A forma como a informação é veiculada, no jornal Ok, estava uma boa peça. Estava uma grande peça. Sim, sim. Uma meta-peça. Sim. Eu, depois, eu, eu ia dizer diz, diz, que... Diz, os jornalistas quase nunca fazem notícias sobre si próprios é. E, é. e não sei se, é, se tem que ser meta se calhar não é só meta é só cabe nos critérios noticiosos né cabe nos critérios noticiosos ou de, de comentário claro. a forma como uma, como uma informação é veiculada a precariedade no jornalismo os abusos laborais que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe por exemplo eu acho que a maior parte das pessoas está convencida uh, de que os jornalistas ganham relativamente pois, bem entre que se a exemplo. maior parte das pessoas eu acho que a nossa geração já está bastante cível. sim acha que sim quem está no acho Twitter sim, sim. Tá Entrar, Exato, porque porque tem, aquela... Eu não tenho Twitter, portanto <risos> tenho alguma dificuldade é, é, eu Acho que é que... aquela coisa de, de, de, pá, dos nossos pais e avós que é aparece na televisão tem sucesso, e sucesso é que é dinheiro Logo, sim. é uma coisa que é, tens claro. sucesso, tens dinheiro e hoje em dia eu acho que sucesso não é dinheiro uhum. e dinheiro não é de todo sucesso, estás a ver? E aparecer na televisão não é de E aparecer na televisão não é mais de qualquer, claro. pessoa, qualquer pessoa claro. assim, mas muita gente aparece sim. na televisão, tipo uma... ah, não, não tem nada a ver como era antigamente, né? que era sim. tudo ali tinhas sim, um sim, canal sim, ou dois canais de qualquer Você modo, é uma profissão com status. Ainda sim, é sim, dado, sim, sim, não. sim. Mas não é responde Jornalistas, arquitetos. Sim, sim, advogados. Já, advogados. Sim, né? mas quando tu ainda, vais Advogado ainda continua a ser... De facto. Sim. Mas também de facto, é muita precariedade na advocacia, na né? ideia. É, ah, é, sim, sim. É difícil, mas imagina, coisa. mas a progressão na advocacia ah, é uma realidade muito mais comum do que, do que nesta, nestas áreas. Em que, de facto, eu tenho... Eu gosto de usar uma expressão que é o neofordismo. Em que para um trabalho intelectual juntas várias pessoas que são, podem ser substituídas estão a repetir processos ainda <risos> que haja um cunho criativo. Vou então tentar trazer outra vez aquela <risos> parte, não Daniel uh, Daniela Oliveira, não é? mas, mas sobre aquela que é a tua relação pessoal, que acho que é uma coisa que está bem apresentada, mas contida também na série Desassossego, que está a sair agora, para quem não paga, para quem não contribui <risos> para a fumaça. Uh, o que, é que, o que é que te trouxe pessoalmente uh, a este tema com esta densidade? Hum. Exemplo, a batalha pessoal? Sim, é é a irritação, não é? Uh, acho que tinha muito a ver com a ideia de. O que é que significa isso a saúde mental ser o parente pobre da saúde? Uhum. Uh, acho que temos sempre irritações com frases feitas e muito repetidas que terminam aí, não é? A saúde mental é o pobre da saúde e é termina aí. Normalmente não há uma grande explicação, assim, muito aprofundada do que é que isso significa e de porque é que isso é. E a série partia dessa, ou da altura, começou a partir dessa, tentar responder a isso. O que é que significa para, para doentes, para familiares e para profissionais de saúde? E porquê é que é assim? Porquê é que continua a ser assim? Um, então vinha disso, vinha desta ideia também de estigma, da doença mental, que é também uma, uma expressão muito usada, mas que também não tinha... O que isso significa na prática? O que é, que é o estigma? Tipo, que consequências? Que não é nada esotérico, não é? Mas, mas parece muitas vezes. Quando... Então acho que essa irritação, e continuo a ter quando vejo algumas coisas sobre o assunto, que é... Nem, nem, cada vez menos. Felizmente, eu acho que a saúde mental, o, o facto da pandemia veio dar aqui também uma volta à maneira como o jornalismo trata estes temas e são mais aprofundados e mais um, diretos ao assunto, às consequências práticas das coisas. Porque eu muito o, o discurso quase esotérico sobre as sobre consequências. Coisas têm consequências muito práticas no dia a dia e na vida das pessoas. Um, e vinha também de uma coisa que me sempre me fez muita confusão: que é. A depressão em particular, mas outras doenças mentais são das doenças mais prevalentes... A depressão é das doenças mais prevalentes do nosso país, e na Europa, e no mundo. E, e continua a haver um sentimento de solidão de, de muitas pessoas que sofrem disso. Isso é uma uma coisa completamente bizarra, né é? Uhum. A quantidade de pessoas que entrevistamos que, disse, que nos disseram eu nunca conheci ninguém com a minha doença. Isso aconteceu várias vezes com pessoas com doença bipolar, mas também aconteceu com algumas pessoas com depressão. Quer dizer, é uma doença mesmo muito comum. É. Não, se pode, não está a diagnosticar, e, não está a para na falar, para não se não falar. falar eu acho não é? que Falar é, é bem importante, sim. Sim. Tu, tu não falas. Sim, e, e acho falas, que cada vez pá, mais se fala. Mas mesmo assim... com amigos teus e, e pá, pessoas próximas, tens muita dificuldade em falar sobre coisas que. Pá, porque lá está, também vai muita personalidade das pessoas de. Eu não quero chatear. Sim, querer. e de outras pessoas também de. Ai, isso é muito pesado. E eu acho que nós não. Nunca... Acho que temos diferenças entre nós, mas eu nunca tive muito essa coisa de isto é muito pesado, então não vamos falar. Não sei se cara tem um teto um bocado mórbido para estas coisas, mas. <risos> <risos> um, mas houve uma coisa que eu senti muitas vezes de pessoas estarem muito, muito à vontade para falar, mas assim, uma coisa completamente absurda e desarmante de sentares três horas com uma pessoa que te conheceu ali que está -te a contar coisas que nunca contou a ninguém. Isso para mim é profundamente desarmante, uhum. uh, porque também tem um sentido de. Uh, de serviço público de quererem contar aquilo, uh, para que outras para que outras pessoas saibam coisas que elas não sabiam quando foram diagnosticadas, quando perceberam que estavam doentes, esse tipo de coisas. E hum, é isso, é, é profundamente desarmante. E então vinha vinha desses dois sítios de querer desmistificar estas coisas que não parecem muito esotéricas mas têm consequências muito práticas na vida das pessoas e tens que as nomear. Tens que explicar o que é que significa estar uh, seis meses ou um ano à espera de uma consulta não é só um headline. É, significa deixar de trabalhar, deixar de, de, de ter uh, potencial de vida perdido. Uhum. Significam coisas muito concretas na vida das pessoas e eu achava que era importante nomear isso. Portanto que há episódios que são a nomeação desses problemas certo, e certo. acho que é muito importante dizê-los e não ficar preso em frases meias genéricas e vagas que depois é o estigma da saúde mental. Mas isso é o quê? Acho que vinha daí, sim. Ok. Um, eu não quero, eu também não ouvi tudo ainda, mas, mas não quero aqui dar spoilers está. <risos> Uh, da série até porque sei que particularmente Bernard é muito sensível a isso a sessão da apresentação estava meu... eu não quero dar spoiler mas meu caso é disso é, está tudo é verdade tudo. isto eu vou partilhar se calhar para tentar o contexto uh, que se o carinho que vocês têm pelo trabalho que fazem vi muito bem no, na, na apresentação no, no fórum uh, no mira fórum porque vocês tinham tinham aquilo tão dentro de vocês, que queriam já dizer tudo. Sim. Mas no episódio 7 vais saber. No episódio 7 vais ter uma entrevista que fala sobre isso, no oitavo. E, e também é clara um, a diversidade de, vamos, de problemáticas dentro de, uma, uhum. de, um, de, um, de um umbrella term, de, um, de, um, de um Sim. algo muito genérico, que é a, a saúde mental. Vocês procuraram dar relata aprofundado de tudo alguma coisa que algum, algum dado, alguma experiência alguma história que vos tenha sido particularmente íntima no sentido em que vos fez sentir uhum. algo mais do que estavam à espera uhum. porque, porque eu acho que isso é um bom modo para que as pessoas vão ouvir esse episódio <risos> em concreto <risos> eu ia só dizer uma coisa que é no episódio, não no final, mas no, no penúltimo, há uma enumeração muito grande de tudo aquilo que ficou de fora. <risos> Porque ficou muita coisa de fora. Coisa. <risos> um, então, era só fazer isso, força. Tu, ah. Não... até um momento de lágrima no uh, olho. Sei lá, eu não sei se consigo dizer... Se consigo. Não sei se é o único momento de... Quer dizer, eu, ouvi, eu sou, se calhar, a pessoa... Tenho sempre este defeito, como sou o técnico de sonho, se calhar sou a pessoa que mais vezes usou isso uma série do Fumaça. Tanto que sei frases de cor, não é? sei Mesmo se partes entre as episódios de cor. Acordo à meia-da-noite. É, meia tipo eu e a ali é, isso, <risos> é, isso faz uma coisa, por acaso, uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas não imagina, que é criar uma sensibilização muito grande. Então eu às vezes estou a ouvir uma pessoa falar Sério? de ideação suicida. Tu estás, tu, estás, tu estás à procura, tu não estás à procura do, do, do, do que é que aquela pessoa está a dizer. De estás qual? à procura é. do erro. do, do não, Exatamente. É que exatamente S e o não Exatamente, exatamente. Se estás a fazer um bom trabalho, estás a ouvir o que a pessoa fez. Tal e qual, tal e qual. Então às vezes era isso que eu que dizer. Estou a ouvir uma pessoa a falar de ideação suicida que se queria matar e estou preocupado que o S dela saiu muito. Quer dizer, é, ridículo entrar ex na de minha de cabeça nesses momentos. É um gajo assim, o Anzimar, né? Do jornalismo. É, opa, eu adoro o Anzimar. acho que o Zuba vai isolar este trecho e pôr-nos no top. É o que tu fazes, né? Sim, imaginar. É o que tu fazes, mas tu o principal. Por exemplo, Rei Leão a parte em que me faça morre. toda aquela música, se tu metes uma música qualquer outra não, música qualquer qual. ali se calhar já não é a mesma qual, coisa, qual, estás a ver? Tal, tal, qual. eu adoro um o Anzima, acho que é não é? não, mas isto era para dizer a ideia da, da desensibilização, ou seja, como eu vejo ali muitas coisas que passam depois a... uhum. mas há histórias em que é muito ah, tu paras naquilo e paras sempre há coisas muito impactantes um, a mim pessoalmente porque se calhar criei ou seja, eu como tive uma experiência familiar próxima com a doença mental, várias pessoas à minha volta com doença mental, se calhar havia muitas coisas que se calhar vão tocar muitas pessoas que para mim já eram mais banais, ou já tinha ouvido mais vezes, não me causava assim tanta impressão. Mas ainda tinha uma série de preconceitos, por exemplo, com pessoas, e, e até algum fascínio. Portanto, que houve uma altura da minha vida, quando era muito mais novo, que tinha, achava que podia seguir eventualmente de psiquiatria, uhum. porque tinha muito fascínio pelas pessoas com, pá, com doenças mentais graves, certo. Uh, de esquizofrenia certo. para cima, portanto, coisas mesmo graves que tenham que estar internadas, que, ou não, ou que tenham uma vida profundamente limitada. A senha, a do... Não, não, não, não. Exato. Não, não, quando é eu, que... eu queria dizer do para cima coisas verdadeiramente <risos> graves. Estou então, fazer o um fact check. Exato, <risos> Exato. Exato. Mas isso tinha algum fascínio porque.. Bom, fascina-me, ainda me continua a fascinar um bocado esse universo, não é? Porque acho que são pessoas que necessariamente profundamente incompreendidas, uhum. e, portanto, isso fascina-me por esse, por esse lado. Mas também por uma série de preconceitos que, te, que tinha. E nós, necessariamente, com esta série, fomos falar com várias pessoas com doença mental grave, fomos a hospitais psiquiátricos. Uh, a mim há uma pessoa em particular que me marcou, exatamente porque desmancha-te toda a ideia que tu possas ter Estou de uma pessoa que seja uma pessoa esquizofrénica, que ainda tem alucinações verbais uh, alucinações auditivas e visuais às vezes, uh, que é uma pessoa que entra no episódio 10 da série, uhum. uh, episódio 10, é na que é o Filipe Maia Carmo, que é um doente, uh, do, portanto, é um utente do hospital Gelo de Matos, ele não vive no Gelo de Matos, a única coisa que ele faz no Gelo de Matos é uh, quase que terapia ocupacional, se quisermos, a partir do teatro, a partir da rádio, e a partir de um clube de informática, e, portanto, ele é uma pessoa independente, uh, que tem cerca, cerca de 60 anos, ainda não tem 60 anos, e frequenta o hospital para fazer estas atividades. Atividades estas que nós, se ouvirem a sério, vão perceber que são um paraíso no país, porque está desenhado, era suposto haver este tipo de coisas para todas as pessoas, que era são para muitas, gente. para muita gente, e há para alguns privilegiados, que são os privilegiados que vivem em Lisboa, no Porto, não é? é bom, mais um outro sítio, estou a generalizar como é óbvio, mas é, são, é muito pouco faça aquilo que era necessário. Mas é um viés necessário do vosso trabalho. Sim, sim. Que foi sempre muito elogioso, mas agora posso ser uma crítica. É um viés necessário. É que claro. o sítio de vocês. Uh, conseguem falar com pessoas, é, um então é. claro dá massa claro crítica sim. para o efeito. Claro que sim. Num Vila Real... É, tu é, sabes o que é que, às vezes, claro, se claro. tens uma doença mental daquela. De, sim, vou usar daquelas, mas se tens uma doença mental pressiva e grave, grave. Claro que sim. Claro sim. Sim. Claro sim. Sim. Claro sim. sim, Mesmo que é. vivas em imagem... É isso mesmo. Estás fodido, bro. Claro que sim. Não tens mecanismos à tua volta que te ajudam, as pessoas também não devem saber o que é que deve ser aquilo. Imagina, há um caso que nós também contamos, olha, outro daqueles que é impossível não passar por ali na série e não ouvir Uh, o Filipe Maia Carmo é porque tu ouves uma pessoa a falar e pensas ah, este, este tipo é como eu, é um fofinho, apetece dar-lhe um abraço, é uma pessoa mesmo porreira é um, um tipo que escreveu poesia uh, pá, é uma pessoa como nós, estás a ver? e essa ideia eu sei que é, é claro, é porque eu sou um preconceituoso sou, sou um preconceituoso, tenho muitos preconceitos claro. a desmanchar e é muito importante e para mim é especialmente impactante quando tu falas com uma pessoa daquelas e pensas ah, está bem, é como eu Claro, é como eu, calma, não é? Uma pessoa de que certo. tem uma data de problemas e tem uma data de necessidades e o é como eu é, não, não, ele tem que ter porque somos, quer dizer, somos cidadãos, o que é que ele é menos do que qualquer outra pessoa, okay. tem uma necessidade de saúde e não tem aquele, ele para cá se tem, mas e os outros todos, não é? E aquele para cá se tem e, e olha, é uma pessoa independente, é uma pessoa que escreve okay. livros, se calhar é possível uma recuperação. Mas eu, o que eu te queria dizer, desculpa, estou agora, é, queria fechar o do Filipe Maia Carmo, mas o outro que eu te queria dizer era, um miúdo que seja de faro, por exemplo, e que tem um problema de psiquiátrico e tem que ser internado vem para a dona Estefânia em Lisboa não sei se estão a perceber que ir e voltar são mais de 500 quilómetros é? ou, ou é. ficar lá internado ou arranjar uma, uhum. uma de, saia a família, da família e a família lá. como é que é? é depois isso. vai uma ambulância, e depois ainda por cima, ali um horário em que a ambulância fica, uhum. se passar aquele horário a ambulância vai embora, eles têm que pagar a deslocação de volta para casa Pá, não é admissível num país com 900 km de extensão Tu tens que fazer 250 ou 300 km para fazer uma. uma um, miú um miúdo. miúdo. um miúdo. Tens que andar um miúdo meio que país. De ser. Tens que andar meio país para ser internado. Um miúdo que muitas vezes precisa ser internado porque aquilo é um episódio de urgência, não é? É, é, é inconcebível, não é? inconcebível. Pois aquilo que tu dizias da aldeia, pois, isso. estamos a falar de far, não é? Quando nós pensamos assim, de repente é a quarta, a quinta cidade do país, não é? Sim, sim, não sim não claro. Nesse é, claro. ponto de vista. E é, é muito não sei, Se houvesse muitos surtos psicóticos de turistas, pode ser que já não tivessem feito. <risos> E tu, uma garina, uma partida. <risos> uh, eu diria, o último episódio, que é sobre suicídio, isto também não é um grande spoiler, porque está no, está no site, uh, aconselho a ouvirem todos até chegarem lá, porque um o nosso up. objetivo, há, há um build-up <risos> e há precisamente, acho eu, uma compreensão, nós não queríamos que o suicídio fosse, embora se fale nos cinco primeiros episódios sobre suicídio e sobre ideação de suicida, não queríamos que ele que surgisse de uma forma... Um, queremos trazer as várias componentes da doença mental porque é que as pessoas com doentes, o acesso que têm ao tratamento e depois falar daquilo que é o fim da linha o mais grave, se quisermos catalogar assim e, um, e são duas histórias de sobreviventes de suicídio de familiares de pessoas que perderam, duas mulheres que perderam familiares para o suicídio e, e são muito diferentes uma da outra e são perfeitamente desarmantes aqui é mas não mais mas será o mais grave? será o mais grave? Tipo, suicídio? No sentido em, uhum. ao fim, o mais grave de tudo é que tu podes ter. Porque nós já falamos há pouco tempo ainda, estava aqui, não, se fez, não sei se foi com o Inês, que é nós, doenças mentais, depressão, depressão, depressão, bipolar, depressão, uhum. bipolar, e depois tens tipo, ande merdas, Sim. que eu nem faço ideia a, a quantidade de, de doenças mentais que existem, que se calhar viver até aos 80, 90 anos com elas, deve ser, sem apoios, como tu disseste bem, deve ser, pá, extremamente duro. Uhum. Sem compreensão das pessoas que estão uhum. aqui volta. Tipo, eu sou assim porque eu tenho este tipo, porque ninguém te sabe dizer, porque sim. ninguém tem este tipo de acompanhamento. Uhum. Vai, deve ser duríssimo. O, o, o suicídio é muito complexo e, e está muitas vezes uma porcentagem muito elevada associada a, a pessoas que têm diagnóstico. Depois é muito difícil também fazeres uma uh, autópsia psicológica quando o caso em que as pessoas não têm diagnóstico. É muito difícil perceber as causas do suicídio e catalogar essas coisas. Uh, mas há também muitas pessoas com. que com esquizofrenia, que, que suicidam, não, não só com, com as doenças mais comuns, como uma depressão, é muito falada, porque tem uma. Tem uma, uma prevalência muito, muito elevada. Na, na uh, população portuguesa. Uma sim, carga e também, é, uma carga de doença, ou seja, o impacto que a doença tem quer, na, quer nos custos para o sistema de saúde, quer nos custos profissionais, sociais, uh, mães que deixam de conseguir uh, cuidar, ou pais que deixam de conseguir uh, cuidar das gerações seguintes. Tem uma carga social isso deve, muito, deve, muito, isso muito é grande. Que é sim, eu não estou a dizer é. isso. Eu não tô, atenção, eu não estou a desvalorizar nada, estou a dizer é que. Eu percebo também o suicídio, uhum. obviamente, ao tipo, não é o fim. Não há mais disto, só se fores católicos. As não consequências, não é? se fores católicos para o inferno. Exato. <risos> <risos> <não risos> Mas, tipo, não sei, pá, não sei, acho que hum, há pessoas que, lá está, vivem uma vida toda. E, e é, e é deve ser tipo sim sim sim tá falido pra caralho chegaste tipo aos 80 90 anos e os últimos 50 anos da tua vida foi, mas é e, uhum. sei que não faz sentido fazermos hierarquia sim sim sim, exatamente, sim. Que isso foi uma das grandes coisas que eu, era uma das, das coisas que eu antes da série achava que até ia ser um ponto forte que eu estava sempre a dizer à Maria ah devíamos falar disto pá uma coisa é tu estás a falar eu sempre gostei muito do de ler coisas sobre o suicídio filosófico, quase, não é? O suicídio existencialista. Mas Os assim, nihilistas. Hum. A ideia de que a vida não tem, assim, pá, a, é a grande sentido. importância okay. e, portanto, okay. a morte até pode ser, há muita gente que teoriza isto como, pá, um, a possibilidade de eu me matar é... sou eu em comando da minha vida, em última análise, portanto, até... Eu ou, penso assim. Pronto. E, e eu, como simpatizo com esses pensamentos, mas... repara, esse, esse fenómeno... Mas isso não é o, isso okay. foi, esse, foi essa a minha aprendizagem. É. Podemos, para mim não há tabus e, portanto, podemos falar perfeitamente sobre isso, estamos aqui uma noite inteira a falar sobre isso. Há 99% das pessoas que se suicidam são, uh, e esta parte é muito importante, são preveníveis. São pessoas que não necessitavam, um, nem de se matar, dois, nem de viver naquele sofrimento. Claro. Que os leva, a, a, a, muitas vezes, ao suicídio. Há suicido, uma teta, algo muito fixe. Do, de, um, uh, de um bacano que se mandou de uma ponte nos Estados Unidos uhum. que sobreviveu exatamente, que já é. vi, eu já vi isso sim, pá, sim. que é mesmo que o gajo disse, mal, mal me atirei de repente em bloco mas do tipo do a forma como ele explica aquilo, claro é exatamente. incrível esse vídeo é, esquece é ele, por acaso é daquelas sim. merdas que eu vi eles agora vão, olha, curiosamente é este mês vão pôr uma rede de segurança finalmente na Golden Gate Bridge por sim. causa dos suicídios é o sítio do mundo, ou, diz que é do sítio do do Ocidente, onde mais gente suicida. suicida. Sim. Um, por isso é que eu acho que o suicídio é um, é um tema social, não é? Porque é uma escolha uh, livre. Uh, porque há muito esta frase sobre o suicídio, que é: o suicídio é uma escolha, mas não é uma escolha livre. É. Uh, é isso mesmo. Porque a maior parte das pessoas são pessoas, e a maioria das pessoas são pessoas profundamente doentes, umas saudadas pelo, pelo sofrimento. Uh, e outras saudades pela psicose, ou por. Há muitas pessoas que também suicidam uh, com psicose, e uh, então não é uma escolha livre. E por isso é que é relevante, acho eu, falarmos sobre isso. E a prevenção do suicídio é uma coisa hiper especializada e super importante, que devia ser assim transversal, né é? falar disso nas escolas, a, às igrejas. Um, e por isso é que também é importante construir aquele tabu. <risos> tinhas, que, tinhas que fazer um livro Tinha que novo. que fazer um livro novo e por isso é que eu acho que é muito importante também desmanchar aquele tabu de que falar de suicídio é uma coisa que potencia o suicídio falar mal de suicídio é uma coisa que pode potenciar o suicídio exato, falar, falar mal bem do suicídio, de suicídio exato. Um, e existem Vários manuais e até três manuais super acessíveis: um para a comunidade, outro para profissionais de saúde, outro para jornalistas, super simples, uh, disponíveis online. Sobre o que é que as pessoas podem fazer, sobre, para falar, imagina-se alguém na tua comunidade uh, suicida-se ou tem pensamentos suicidários: o que é que tu podes fazer para ajudar, o que é que podes fazer para falar sobre o assunto, porque também é muito comum alguém suicida-se e aquilo ninguém fala sobre o assunto. Tens que lhe comprar um cartão da Vodafone <risos> Por isso sim, o Episódio 13 Não. acho que é assim, eu, eu gosto muito é, desse episódio. É um apelo, por exemplo, vocês fazem um apelo no, no início de todos os episódios dessa série, às linhas de apoio, etc. Sim. E Mas, metem as linhas? Sim. sim, sim, sim, as sim. Linhas. sim, sim. Que é, então, é as assim, eu... mais importantes que é tipo liguem para uma linha de apoio, que linha? linha. Sim, sim. Sim, sim, sim. sim. sim nós, nós fizemos questão do início de cada episódio e nós, que, de que se fala sobre, no, em episódios que falamos sobre, sobre o suicídio, em cada um deles somos um número diferente, mas sempre depois também com referência no site temos uma data de hum. linhas de apoio, porque até mesmo para as pessoas que estão aqui a ver, há N linhas de apoio, gratuitas, estatais, não estatais, para toda a maneira infantil, para jovens, adolescentes, e, pá, e é uma cena que, que eu também aprendi, que é o suicídio muitas vezes. É, existe. É um uma diferença, um... que existe uma diferença de género, na forma como... Eu não sei se homens e mulheres, eu acho que isso... O não, não, não, é... não, não, não, não. Porque porque eu é que eu contei. Existe uma diferença de pensamento entre, entre géneros. Estatisticamente tá existe. na verdade entramos por aí, vocês? Como é que? Nunca mais falaram Estatisticamente existe, mas é importante... É, é só porque, porque, só para deixar um... Não há pouco tempo vi um gajo a falar... Um numa tétal também, também a falar sobre o suicídio. O gajo não sei matar, mas era psicólogo. Ele dizia que havia os géneros, estás a ver, os homens tinham uma tendência mais para isto e mais para aquilo por causa de alguns comportamentos e que, a prever, como é que se podia prever uhum. e alguns claro. comportamentos, obviamente, que é que é isto do género as pessoas podem, mas né? Sim, sim, uhum. sim claro mas, mas, Isto é, existe é a base de todos os argumentos de Jordan Peterson sim. Sim. Exato, sim Mas sobre isso há uma coisa muito interessante que eu é... <risos> Sobre isso há uma coisa muito interessante que é a forma como os papéis de género influenciam os diagnósticos psiquiátricos e psicológicos e Há, estatisticamente, e em Portugal são esses os dados da Sociedade Portuguesa de sociologia que é as mulheres tentam matar-se mais, os homens são mais... Uh, conseguem... Uh, são mais agressivos uh, no, no, no ato. No, Exato, no, na, na forma uh, como, como se matam. Então são mais bem-sucedidos, entre muitas aspas. que eu nunca arranjo uma melhor palavra do que isto. Em última instância, são bem-sucedidos ainda é muito difícil de perceber se isto são diferenças biológicas ou o que for uh, há uma grande teoria na, na psiquiatria social e na psicologia social que é são os papéis de género que influenciam isto de forma uh, que ainda não conseguimos desconstruir e saber se existem outros fatores tenho só mais uma pergunta Chico, claro. eu sei que estás aí todo já a olhar para o tempo não é por mim, é por eles <risos> é tenho só mais uma, já podem já ir a vossa vida, que é o seguinte tu falaste com muita gente sobre estes últimos dois anos o que é que o humor, se é, se é que falaste do humor, pode ou pode ajudar, a curar, a curar. Ao ou menos a lidar, estás a ver com a depressão, com a depressão neste caso. Nós não falamos nunca sobre isso, mas das pessoas que falamos eram sempre, pessoas que tinham essa característica, de conseguirem contar a sua história com de humor. É uma coisa que eu acho que é assim... Totalmente. Há sempre ali pitadas de humor em pessoas que... Sim. Todas as pessoas que ouvia falar sobre isso. Eu sinto sempre que isso está associado a pessoas, que já têm algum grau de resolução ou de compreensão daquilo que lhes aconteceu ou que está a acontecer, e são sempre pessoas, na verdade, quase todas as pessoas que nós entrevistamos e que têm um grau de exposição e que conseguem criar, que, conseguem criar compreensão do caso delas, porque muitas vezes tu as pessoas com doença mental que tu não consegue simpatizar porque elas ainda não conseguem explicar o que é que lhes aconteceu, o que é que está a acontecer, o que é que sentem, é? há muito esse lado da confusão e do, do nevoeiro mental, mas uh, a maior parte das pessoas fez terapia e então não. algum tipo de psicoterapia ou algum tipo de terapia ou acompanhamento psiquiátrico e então já tem uma compreensão, pelo menos uma capacidade de exposição dos seus problemas muito grande e depois uma capacidade de, de brincar com ele e de usar o humor sobre isso uh, Nós lemos, foi um livro, uh, que eu nunca sei o nome, do Ricardo Araújo Pereira é, é, A morte, a doença e o esquecimento... Uh, a morte, a doença e o esquecimento entrou num bar, julgo ah, que tá, ser tá, assim Há tá, assim, é, é. uma palavra Que toca agora. muito no, na, na, na questão da saúde mental, ou a morte, o humor até uh, o suicídio um, então sim é porque há muito essa ideia que eu concordo totalmente que é, eu tenho muita dificuldade em perceber porque como é, quando vamos para assuntos que nos são caros neste sentido emocionalmente caros não é difícil uhum. de lidar temos sempre ah mas já que se pode brincar com isto eu não consigo perceber porque é exatamente com isso que é que se brinca porque se o, eu acredito muito na, na teoria que diz que o humor é como se fosse uma, uma panela de pressão nós somos é uma, uma panela de pressão de uma válvula de escape não é e é exatamente isso, exatamente, não tema em que me causa tanta pressão acumulada, não é, Sim. tanta coisa, é difícil lidar com aquilo, vou morrer um bocadinho, vou morrer um bocadinho, vou levar a pressão, uh, até porque depois, quer dizer, eu para me morrer de saúde mental, temos duas opções, ou estou a falar com alguém, é pá, que é de facto alguém que discrimina pessoas com saúde mental, e não vai ter muita graça, porque eu vou perceber que não estou, não estamos no mesmo comprimento de onda, ou então, para ter muita graça, seja com saúde mental, seja com cancro, seja com o holocausto, não é? Para ter muita graça, nós temos que ter o um entendimento comum de que nenhum de nós concorda exatamente com aquilo que está a dizer e que, na verdade, estamos todos ali a, a tentar-nos superiorizar uma coisa que nós não somos. É é o Harry Potter, sabe? É, é, é aquela. O Ricardo também está sempre a dizer esta, esta coisa que é nós somos o. Os, os tipos estamos condenados à morte e vamos em direção ao cada falso, não é? Mas no caminho vamos a cantar, a rir e a não é? uma última vencemos sim, sim. qualquer coisa, superabilizamos a qualquer coisa. Portanto, a malta fica muito ofendida com o humor, quando o humor é só uma estratégia... De um, um, O que poderá, é, poderá ofender o no humor é o medo de que isso aconteça. Que é, normalmente hum. é por pois. isso que o humor é ofensivo. É se fosse eu nessa posição. Isso acontece. Por exemplo, eu tenho... Estou tá, diagnosticado um com depressão estou na minha luta e às vezes quando faço humor sobre isso faz a impressão aos meus dois melhores amigos estas duas pessoas estão aqui, preciso aqui preciso. e não faz assim tu, eu que alguma vez disse, sim, não, está? fico, desculpe descul já aconteceu, parte, tudo fazer, bem isto não é uma sensacional é. e eu deixo fazer o que quiser se a mim me custa ver um amigo meu claro. tá, custa-me claro. se eu faço humor, se eu tipo, brinco um bocado com ele, às vezes se brinco sempre, não brinco. Não, não, brincar comigo brincas. Sim, mas brinca não brinco sempre. Há coisas que eu digo posso, podem ser tão claro, claro, profundas e, e o que se vê é o um, é um medo uhum. de estar naquela posição uhum. ou de encarar uhum. aquela, é, mas, aquela se, social se, realidade. Mas se tu tivesse sido um. O que eu achei engraçado e, e por isso é que só, isso só revela como é um assunto sensível que nós temos que desdramatizar. Uhum. Se tu tivesse sido um acidente de carro e tivesses partido okay. todo, tinhas chegado com as duas pernas, é pá, se calhar os teus amigos chegavam eram os primeiros a dizer então bora jogar a bola uma brincadeira Sei. qualquer não é? mas, mas, e nenhum mas... de nós via problema nisso. Porque nós percebemos, olha, é uma aconteceu eu sei mas hum. ah está é, eu percebo é um tabu completo é um preconceito que nós temos todos. eu tenho mais lá. Ah, eu não consigo mudar é assim, né eu pois. vou respeitar e se der para brincar vou brincar Claro. mas tenho que partir dele não vou claro, ser claro, eu que estar claro. tipo olha claro. está um dia que está mal eu não sei que está mal porque as merdas são assim eu tenho esta dificuldade que é eu sou tipo bronco que é a mesma definição certa sou bronco tipo eu não sei ler o. eu não sei ler a, não é verdade eu não sei ler a sala eu não sei ler uma sala e para mim tipo está tudo indisposto <risos> Isso não, está a permitir uma coisa muito importante. Não, é, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu sei disso, disseram-me há pouco tempo ainda, que tu não sabes, tu chegas e sentas e quem tiver, quem tiver, se, se não tiver naquele, tu vais estragar. Não, sim, sim, disseram-me no meu trabalho não, isso, isso disseram-me trabalho isso, sim. Mas eu reconheço isso. Agora, imagina que uma coisa é falarmos sobre o futebol. Pá, não gostaste que ficar visto? Meu amigo, olha, é em vida, não é? Outra coisa é estarmos a falar e, por exemplo, ele pode estar um dia pior claro. ou naqueles uhum. dias maus e eu cheguei aqui mando uma piada que ele se calhar claro, fica claro, é, foda-se não é não quero ser essa pessoa claro mas isso, ah, isso é também piada, isso se for também. uma piada umas é isso mas, mas, mas, mas lá está Minhas. temos que estar na mesma onda porque para mim às vezes eu posso estar a dizer isto num tom de tipo de pá, a meter-me contigo e tu podes levar ou tu ou qualquer claro. outra pessoa pode sim. levar para o outro lado e eu não, eu não me cabe a mim tipo, dizer que tu não podes levar Sim, sim, sim. Saber. Mas sim. mas eu acho interessante é que normalmente quando nós falamos do problema do humor, dos limites do humor em coisas, nunca falamos nesta relação mais privada, que é o que estás sim, a dizer. Sim, nós sim. não corremos o risco de de repente eu estou a ver um espetáculo de stand-up, então o quê? Uma piada sobre... Eu vim para ver uma piada, não é? Uhum. Eu vim para um sítio uhum. para ver um profissional a fazer-me rir sobre coisas. É, portanto, é, é esse problema que tu ali estás a dizer, é um, que nunca acontece, porque sempre que nós estamos a discutir os limites do humor, invariavelmente, é sempre porque Riqui diz que é coisa ou chapéu. Mas, mas eu acho que aí é a visão... Se vocês, atenção, vejam o um horário se de sair. <risos> Deixa-me só dizer, é é, eu acho que é importante. Eu acho que o problema é a decantação de um nível de humor abrangente para o outro, uhum. e a normalização de temas, etc., que podem crer que não se passe, tipo, numa sim. peneira, não é? Claro. Sim. Mas, passa aqui, passa o Eu acho que o problema é porque se atribui uma função social ao humor, que é muito determinada, exemplos históricos, as pessoas com fascinadas. Por exemplo, o Castro gosta muito do papel que tinha o, o bobo da corte. Uhum. Era o podia? Speak truth to power. Podia dizer like mal do rei das coisas que eram verdadeiras. Era um jornalista. Era o quê? O que é, para que é que serve Sim. o humor? E, essa, e é uma questão que Crítica se a social, apontar. que era o Bobo da Corte podia fazer. Porquê que os reis gostavam do Bobo da Corte? Sim. Porque lhes permitia E não, ter, e não é que não gostava a cabeça um, um, um, e testar a, a, destar, é, e a, não, a crítica social. Exato. Não, deixa-me ver o que é que uma pessoa com liberdade diria yeah. sobre o rei, uhum. não é? E essa era a função também do Bobo da Corte, era o momento da verdade. É. E, e o humor é muito disso. É, okay, okay. O que é que nós pensamos realmente sobre isto? Bah, quando nós nos rimos com piadas sobre o holocausto e toda a gente já se viu uma piada sobre o holocausto claro. desmancha todas as outras... há qualquer coisa eu, aqui que Eu, goste, eu gostei como isto foi. <risos> Não mesmo porque a mim, nem era a questão de como é que nós, era como é que a pessoa que está. Ah sim, sim, estás a ver como é que a pessoa que se sente assim, lida, o humor é uma ferramenta ou atrapalha, é mais... Acho, depende. Que, acho que depende muito da personalidade da pessoa e acho que também existe uma, uma certa latitude de... Tu poderes ser ofendido, não gostares, mas lidares com isso mesmo tendo uma doença mental, seja ela qual for. Ou seja, também acho que essa ideia de estas pessoas não são, um, não têm que ser lidadas de forma extremamente diferente das outras. Elas podem ser mais sensíveis, mais suscetíveis a sofrer com alguma coisa, mas continuam a ser pessoas que são, que podem levar estes choques e podem levar uma piada que não gostam e lidarem com isso. É uma pessoa com quem falamos que sentia muito isso, ela adora o humor e sentia imenso que as pessoas se retraiam de falar ela de uma forma diferente e ela sentia-se tratada de maneira diferente por causa disso, de repente estava toda a gente a olhar para ela como se ela fosse explodir um, e depois há outra coisa, por exemplo há um projeto incrível uh, artístico que se chama manicómio e a quantidade de pessoas que eu conheço que odeia aquele nome e a quantidade de pessoas que adora e claro. pessoas que têm as, todas lidam de forma muito próxima ou têm doença mental lidam de mas de forma normalmente muito as pessoas, pessoas que não gostam são pessoas que não, nada, que não têm nada a ver não é? <risos> eu tenho esta ideia que as pessoas criticam <risos> que criticam muitas vezes... vezes. De parar ao ou, ou que sentem-se tipo, parte ah, não Se podes dizer isso, coitada pessoas. das outras, coitadas. Mas também pessoas que pessoas que, que têm doença mental okay, e, que e, que, e que sentem ofendidas ou não gostam daquele nome. Mas também porque, uh, acho que por exemplo, aquele nome é arriscado e é um passo à frente na destigmatização, que é dizer, sim, sim, nós estamos no manicômio naquele sítio que era tão terrível e que agora é um sítio de arte brutal no meio de Lisboa, onde as pessoas recebem para... Receb as, as pessoas compram arte destas pessoas, têm todas doença mental que dizem e que a arte delas é espetacular. Acho que é um é passo à frente e acho que, acho que é um nível se calhar de mais umas sessões de psicoterapia e de lidar com o teu com uhum. esse, para estás confortável com aquilo. Ou então podes nunca estar confortável e também está tudo bem Acho que é bonito. Muito é obrigado. <risos> Deixa-me <risos> só, só ir embora. Já, já, tá sabemos, que eu tenho para que admitir que aqui a meio do podcast eu disse uma coisa que é jornalismo de autor. Foi Chico que me disse ontem, o Chico olhou para mim de lado, porque nós estávamos... <risos> chico que me disse ontem, ah, é a mesma coisa que ir a um restaurante de fast food. E estávamos a falar sobre vocês ontem à noite, e ele disse essa expressão, eu roubo-lhe a expressão e admito aqui, não é uma expressão minha, foi Chico que deu essa expressão, porque <risos> eu reparei que me molhaste de lado, e eu tens razão, Chico é tua, eu agora estou... Justo, Mas é, eu só estou no final das coisas, porque o pessoal já não está a ouvir isto. Eu acho que essa expressão não foi, assim, não foi assim tão penetrante. Eu estou a consciência. Posso, calhar. Respeite. Vou Posso? Pronto, é. agora é sempre... temos uma confrontação inicial. Enfim. Pronto, <risos> exatamente. Muito obrigado. Por Obrigada. Por terem vindo. Ficaram muitos temas de fora. Até os que prevíamos e os que não prevíamos. Mas talvez tenhamos a oportunidade de discutir. Depende do que a produção disser, não é? Porque é, final. É, um, é uma empresa muito séria. <risos> Deixem like e subscrevam se ficaram este tempo todo até aqui. podia fazer a piada de que são maluquinhos, não é? Ficaram este tempo todo. 1 44 aqui ouvimos. <risos> Avaliem as plataformas de streaming, se assim desejarem. Vão conhecer o canal do Fumaça, caso não façam. Apro aproveitem estes apelos para contribuir, se vos for, se fizer sentido para vocês, o Vasco Fire, que faz, ainda que possam não consumir. Já agora vocês, vocês uh, não sei se vocês fazem algo fora Fumaça, pessoal, música. Nada. Não, não sei fazer eu sou mais nada. Eu sou músico, se tenho quiseres também banda. dar. dar <risos> a, <risos> a minha faca. música é fácil, porque é a banda que fez o genérico também do Fumaça, portanto fica tudo em casa, que são os lotes vivos. Pronto, dá também, claro, então, faz questão de dizer isso. Não há mas, há projeto paralelo? Creio que não. não Às vezes façam os cozinhados em casa, se quiserem aparecer lá estão à vontade. <risos> Shush, és, ah. és cozinheira? Não sou cozinheira, é aspirante. Oh, mas tem uma faca. chances de cozinheira? Tu uma faca de chefe? É, Agora sim, estou pronto. Isso. Isso é um grande passo. Se alguém der explicações de psicologia, estou super disponível, super disponível. para conhecer. Aqui fica o apelo. Muito obrigado e bom 2023, Sim. cheio de sucesso oh, é. e felicidades. Essas coisas boas que se dizem. Adeus.